Boa noite a todos e todas novamente, depois daquele show de terça-feira, vamos para a quarta aula do curso. É, me chamo Bruno, sou loiro, uso um óculos azul, atrás de mim tem uma parede branca, À minha direita tem uma cortina de madeira, e no fundo uma porta também de madeira. Vamos lá. Eu preciso agradecer as escolas judiciais da 15ª região e a da 2ª região, as escolas foram muito solistas conosco, e os nossos apoiadores, que eu preciso ler. Os nossos apoiadores, deixa eu só ver aqui rapidinho. É o CICEJUF, o SintraJUF do Rio Grande do Sul, SintraJUF de Pernambuco, o SASP, que é o Sindicato dos Advogados, o Citraã, da Amazonas e Roraima, Associação dos Advogados de Campinas, ao Grupo Reconstrução, que é ligado ao SintraJude, ao Centro Acadêmico de Direito da PUC de Campinas, que hoje tem a presença aqui, ao... Lacier e a ABJD, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Preciso que vocês é, assinem os nossos canais, tanto o do SIND15 quanto da Oajustra, porque isso é importante para esses vídeos, esses cursos, chegarem ao maior número de pessoas possíveis, possível. Tá certo? Então, passo para a Dani, que é da diretoria do SIND15 para ela dar continuidade. Boa noite, pessoal. Eu sou Daniela, sou diretora de comunicação do Sind 15. Como quem já está aqui, já participou dos outros cursos, sabem, esse nosso curso, as mudanças... Hoje é, é as mudanças na reforma trabalhista e seus reflexos no trabalho dos procuradores do trabalho, auditores fiscais do trabalho faz parte do, do curso dessa iniciativa da Aula Justa, junto com o meu sindicato, que é o Sindic 15, é, que é uma atividade de formação sobre é, a reforma trabalhista, quatro anos depois da sua edição. Faz, faz uma semana só que comemorou-se esses quatro anos da edição da reforma trabalhista. É... Vamos começar pela minha audiodescrição, que é uma iniciativa de inclusão que nós estamos tentando fazer. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma, algum comentário a respeito dessas iniciativas como o, o, as Libras e a, e a audiodescrição, por favor, mandem uma mensagem para os nossos sindicatos, a Justra e o Sindic 15. Então, meu nome é Daniela, eu sou uma mulher de 50 anos, branca, de cabelo preto, longo, é, crespo, e o um rosto arredondado, e tô atrás de uma parede branca, sem nada. É, por favor, como o Bruno falou, assinem os nossos canais, é, as listas de presença vão correr ao final do, do evento, na parte final, depois da segunda aula, começam, ao fim da segunda aula, começam a correr as listas, quem está fazendo o curso inteiro que vai ter certificação, a gente lembra que a certificação é para quem tiver 75% da presença. Um, não sei se o Bruno é, chegou a comentar, mas um dos nossos parceiros é o Lacier, que tem uma editora, e no final do, do, do, da aula de hoje, como em todas as outras aulas, nós vamos sortear, entre as pessoas que assinarem a lista de presença, um livro é, da editora do Lacier. Do, do Dr. Jorge Luiz Souto Maior, que foi o primeiro palestrante de, desse curso na, na semana passada. O livro chama Direito do Trabalho Comparado em Perspectiva Histórica, de autoria do Dr. Souto Maior. Que informes mais teremos? Por enquanto é só, é, eu do de 15 pés para as pessoas da nossa região aqui, da, da 15ª, baixarem o aplicativo... É, do sind de 15 no, no, no celular porque aí a, o que a gente tiver de notícia a pessoa vai receber automaticamente uma coisa fácil a gente não tem tanta notícia assim ajuda bastante a gente se manter informado obrigada a todos por estarem aqui conosco hoje vamos lá no momento eu vou chamar o nosso companheiro do Citraã do Amazonas Luiz Cláudio por favor Luiz Cláudia é com você Olá, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas as participantes do curso. Eu sou Luiz Cláudio, sou representante do Citraã, falando diretamente de Manaus, aqui da parte de cima do nosso país, região norte, muito quente. Sou pardo, tenho cabelos escuros, estou com uma blusa esverdeada, atrás de mim no um cenário da secretaria do nosso sindicato, que a gente está usando para fazer essa essa participação, e saudar a todos e a todas. Eu sei que tem também companheiros e companheiras de luta das entidades aqui do Amazonas inscritos nessa iniciativa. Deixar a nossa parabenização pela iniciativa, ao Justra, ao Sindic 15, e esperar que todos possam, é, primeiramente, conhecer um pouco desse desastre que foi a reforma trabalhista, principalmente para nós que somos servidores do judiciário trabalhista, o quanto ela foi prejudicial aos trabalhadores, principalmente no acesso à justiça, na reivindicação de seus direitos e também principalmente na possibilidade de nós utilizarmos a justiça trabalhista como um elemento de proteção ao trabalho e ao trabalhador. Espero que todos possam ter um curso maravilhoso ao longo das jornadas que vamos ter nas terças e quinta-feiras. Estamos muito orgulhosos, no nosso sindicato, de participar dessa iniciativa com os organizadores e também com os demais apoiadores. Um abraço, bom curso. Então, vamos lá, é, vou chamar o representante do Centro Acadêmico da PUC de Campinas, o Marco Antônio, está no segundo ano de Direito. Vai lá, Marco Antônio. Olá, boa noite a todos. Para autodescrição, eu sou homem, loiro, é, uso um óculos com armação redonda e preta. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro de pássaros, uma estante com alguns livros e um, um apajur. É, eu estou hoje representando o Centro Acadêmico, 16 de abril, que é a entidade máxima de representação dos alunos do curso de Direito da PUC Campinas. Eu sou o coordenador do Movimento Estudantil, que é um núcleo no um viés mais político e tem contato direto com outras entidades acadêmicas. O nosso centro acadêmico ainda conta com a atuação do núcleo social, que trabalha com a cultura na universidade, a coordenadoria geral, que participa ativamente, dando suporte em todos os projetos jurídicos, e a coordenadoria, a, o acadêmico, que é um núcleo que organiza palestras e minicursos nos temas jurídicos. Além disso, temos o marketing, que trabalha com todos, no, todos os outros núcleos na produção de conteúdo digital e no que der para ajudar. É, nós, do, do, do, do Centro Acadêmico, nós achamos muito importante o tema da palestra, que traz já para a realidade o tema, a, as matérias que nós estudamos dentro da faculdade, e ainda mais a situação que o Brasil está passando, que é de muita importância. Bom, gente, antes da gente passar para o palestrante, o primeiro palestrante da noite, é, eu queria contar para vocês como a gente estruturou esse curso, a gente pensou numa coisa que fosse bem, com um escopo bem amplo, e, mas também que fosse aprofundado em, em cada uma dessas áreas. Então, a gente trouxe advogados, desembargadores, gente da academia, e hoje o dia é dos procurador, procuradores e auditores fiscais, que são as pessoas que trabalham o direito do trabalho ao vivo, as pessoas que operam junto do, do que está acontecendo. Então, vai ser muito enriquecedor para a gente, com certeza. Eu não posso deixar de lembrar hoje, e gostaria de lembrar em todas as aulas, que a gente segue de luto no Sindic 15 e na Ojusta também, é, pelos mais de 500 mil mortos que temos no Brasil, é, a gente segue com a nossa vida a gente faz nossos cursos, nossas atividades mas é, a gente não pode nunca deixar de homenagear as pessoas que se foram é, prestar a nossa solidariedade para quem perdeu algum ente querido então eu gostaria de tirar esse momento para isso então o nosso próximo palestrante ele é do, do Auditor Fiscal do Trabalho é, eu gostaria de dar um oi para a minha companheira do SINAIT, é, Ana Palmira e eu vou chamar o Dr. Paulo Roberto Varlet da Silva. Ele é auditor fiscal do trabalho, graduado em direito pela Universidade de São Paulo, possui MBA pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, com extensão no Rockford College, e tem pós-graduações pela Escola Superior do Ministério Público e pelo Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele é membro do Instituto Trabalho Digno. Então, muito bem-vindo, doutor Paulo Roberto Varlet. Obrigada por prestigiar o nosso evento, e vamos a uma ótima aula, com certeza. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer, honrado, sensibilizado, pelo convite do CID15 da Ojustra, Uh, Para que eu participasse desse relevante curso de formação. Uh, no ensejo, gostaria de cumprimentar também os, os, os palestrantes que me precederam, né? E muito especialmente a doutora Sofia Vilela, ilustre representante do nosso sempre parceiro Ministério Público do Trabalho, com quem eu dividirei a, a apresentação essa noite. A uh, audiodescrição, né? Uh, eu sou homem branco. Não uso óculos, não uso barba, tenho cabelo curto, um pouco ondulado, grisalho. Uh, meu médico disse que eu estou um pouco acima do peso, mas acho que ele não é uma pessoa confiável. Tá bom? Então, eu estou atrás, atrás de mim de uma parede branca e não há detalhes. É, bem... A reforma trabalhista, né, capitaneada pelo então ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira, e pelo atual integrante do governo federal Rogério Marinho, ela foi proposta e aprovada em tempo recorde, tempo recorde. No obstante, as dimensões, a complexidade do tema, as controvérsias da matéria. Em apenas sete meses ela foi apresentada, supostamente aprimorada votada em ambas as casas do Congresso e sancionada pelo presidente Temer. Ela não foi fruto de um processo legislativo tradicional, mas sim seguiu embalada pelo mesmo espírito que apelou do poder a presidente Dilma Rousseff. De igual forma, assim como o golpe de 31 de agosto de 2016, que é depôs, a reforma foi aceita bovinamente, placidamente, por uma sociedade civil anestesiada e por centrais sindicais e partidos de oposição estupefatos. Até hoje ainda há ações que contestam a constitucionalidade de alguns temas, estão pendentes de apreciação pelo STF, e isso para que se tenha ideia de quão controversa foi a matéria. Bem, como eu disse, é... não era com a constitucionalidade ou com o bem-estar dos trabalhadores que o Congresso de 2017 estava preocupado. Dos originais sete artigos da CLT, que o projeto de lei do Executivo pretendia alterar, o substitutivo aprovado pela Câmara avançou de forma assodada sobre mais de uma centena de dispositivos da CLT. Alguns pontos visivelmente equivocados que o Executivo pretendeu sem disposição, atenuar ou corrigir, afundaram junto com a MP 808, a medida provisória que a Câmara ardilosamente deixou perder eficácia por decorso de prazo. A reforma nasceu fortemente apoiada pelo, pelo empresariado né? e por personalidades assaz controversas. No mais das vezes, defensoras do capital... Do capital e alheias aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Eu, eu tenho que destacar o triste papel, que foi bastante decepcionante para mim como operador do direito, do eminente magistrado ultraconservador, que ocupava o cargo do, de presidente do TST à época, e que em seu currículo carrega pérolas com a suspensão da publicidade da lista suja do trabalho escravo, a defesa ferrenha do fim da contribuição sindical e a esdrúxula tese de que as indenizações para o centro trabalho não poderiam ser altas, porque isso estimularia a automutilação dos trabalhadores. Ou ainda de outro magistrado, autor intelectual de boa parte da reforma, né, mesmo que Rogério Marinho, ministro à época, né, continuasse oferindo os louros políticos do Triste Feito. Nesse esse último magistrado, que foi o autor intelectual, o Dr. doutor Maros Melec, eu conheci pessoalmente numa, numa, num evento em que eu fui convidado na qualidade de coordenador da CTPR, da Comissão Tripartite da, da, eh, Estadual da Estado de São Paulo, da NR32, que eu, o cargo que ocupava a época, como auditor fiscal. É, eu assisti a, a palestra dele e ele despendeu boa parte do seu tempo falando mal da inspeção do trabalho, né? É, dizendo que a inspeção era, era abusiva, que não respeitava os direitos dos empregadores e que, de alguma maneira, a reforma vinha por freios a essa nossa atuação. E, para surpresa dele, eu comprei o um livro dele e entrei na fila lá para que ele autografasse a obra, né? E, e aí que ele descobriu que era o Auditor oficial do Trabalho Pediu desculpas, tá? mas enfim é, Só para que você tenha ideia do, do espírito Que levou uh, a reforma trabalhista trazida pela Lei 13.467 Sem sucesso, né? resistiram a reforma setores do Judiciário Ministério Público do Trabalho A própria inspeção do Trabalho uh, Centrais Sindicais e até a representação da OIT no Brasil, mas sem ênfase, sem apoio popular, sem que houvesse realmente um enfrentamento da, da, daquilo que estava é, vindo com a, com a reforma. A reforma completou quatro anos de da, da sessão presidencial no último dia 13. É... Não houve suficiente discussão com a sociedade, e mesmo as discussões do texto no Congresso eram abafadas pela eficiente tropa de choque presidencial à época. Né? No entanto, na prática, ela jamais trouxe os efeitos prometidos para a sociedade. A segurança jurídica, que naturalmente era para os empregadores, né? é... que diminuiu insensivelmente seu receio em relação ao passivo trabalhista, é, se traduziu somente na redução das ações trabalhistas, né, das reclamações trabalhistas. É, não houve... Ou havia a promessa de aumento de postos de trabalho, da renda média dos trabalhadores, desburocratização e rápida adequação da mão de obra à demanda, né, que viria de duas, dois institutos, a terceirização né, e também... Do, da adoção dos contratos intermitentes. Mais uma vantagem para os empregadores, diga-se de passagem, né? Que, mais uma vez, corrobora o espírito da, da norma. Já os resultados reais foram muito diferentes. Houve manifesto vilipêndio aos direitos adquiridos pelos trabalhadores, como na extinção das horas em itinere e do redesenho das horas de disposição do, do, do empregador, ferindo de morte o princípio da, da condição mais benéfica, né? Que orienta o direito de trabalho. Mesmo os trabalhadores que, que, que, que gozavam desses direitos tiveram é, redução do, do, do, dos seus rendimentos por conta da, da implementação desses institutos. Outros princípios basilares do direito também foram é, relegados a outros casos, né? como, por exemplo, o princípio da proteção, da primazia da realidade, da irrenunciabilidade de direitos e da inalterabilidade, da contratual lesiva enfim, tudo isso foi desconsiderado. Ao invés de produzir novos postos de trabalho, a discreta ocupação passou a ser puxada para o aumento da informalidade, ou seja, do trabalho precarizado, que não tem proteção social, que não tem direitos, que não tem benefícios. Além disso, a informalidade, o subemprego, Tendem a gerar um contingente de aposentados miseráveis no futuro, vivendo de proventos de valor irrisório, no valor de um salário mínimo, ponderando ainda mais nosso claudicante sistema de assistência e previdência social. Nesse universo, infelizmente, estão incluídos os famosos microempreendedores, né? os, os MEIs. Né? Por quê? Porque eles contribuem com pouco e eles receberão pouco no futuro. não foi aumentada a renda média e, tampouco, foram criados os aladeados 5 milhões de empregos, que seriam decorrência da desblocalização, da possibilidade de adequar rapidamente a mão de obra-demanda e, sobretudo, da redução dos custos de contratação para os empregadores, e sempre para os empregadores. Em suma, né, da reforma, estou somente o vilipêndio a direitos dos trabalhadores, adquiridos ao longo de décadas de luta, Bem como o é aumento expressivo da informalidade, do subemprego, principalmente nos contratos intermitentes. Nesse diapasão, a lógica do se forem retirados direitos, serão criados novos postos de trabalho, mostrou-se tendenciosa, injusta e, mais do que isso, mentirosa. A narrativa do, de, de melhoria no ambiente de negócios se revelou não mais que um eufemismo para descrever a situação em que os empregadores conseguem novos meios para aumentar seus lucros a custo do trabalho precarizado. Serviu apenas para fragilizar ainda mais a parte hipossuficiente da relação entre capital e trabalho. Alguns efeitos da reforma não foram diretos, e sim acabaram chegando ao, por via pública, por via indireta. Né? Por exemplo, o aniquilamento da estrutura sindical, a reforma feriu de morte a necessária negociação coletiva periódica sobre o um argumento falso de que a economia da ínfima contribuição sindical de um dia por ano tornaria os trabalhadores mais ricos e as empresas mais prósperas. Lei do engano, né? Mesmo antes da reforma, aliás, né? as empresas já incentivavam os trabalhadores a formarem longas filas nas portas dos sindicatos para apresentar suas cartas de oposição e, assim, livrarem-se das contribuições assistenciais, confederativas e afins. Com o estrangulamento das finanças, porque hoje eles não têm praticamente fonte de financiamento nenhum, senão a adoção voluntária daqueles membros que se dizem sócios, é, causou-se a destruição até de categorias econômicas estruturadas, inclusive do que concerne a segurança e saúde no trabalho. Refiram-me, por exemplo, aos rurais, aos trabalhadores da construção civil, aos petroleiros, aos químicos, enfim. É, categorias econômicas que foram jogadas na vala comum daquelas entidades de fachada. A pergunta é, né, quem representará os pleitos dos trabalhadores daqui a 10 anos, quando os sindicatos de classe houverem fenecido, houverem desaparecido, a mingou de meio de financiamento? É, a flexibilização da legislação trabalhista é, só teria razão de ser se as partes ocupassem patamares semelhantes e tivessem poderes equivalentes de negociação. Mas não. Flexibilizar a legislação considerando aquilo o aparato sindical é, leva à inexorável redução de direitos dos trabalhadores, que, como se sabe, são direitos fundamentais e, portanto, teriam retrocesso vedado pelo princípio constitucional implícito. Também podemos falar da redução da renda média dos trabalhadores. Né? A adoção dos contratos intermitentes, por exemplo, ainda que não tenha decolado, talvez com efeito é, secundário da pandemia, derrubará brutalmente a renda dos trabalhadores, mormente alguns setores específicos, como hotéis, bares e restaurantes, atividades de vendas em geral, em que os, os trabalhadores se tornarão refém dos empregadores, sendo chamados somente quando interessar a esses últimos. Né? É, acho assim peculiar como que o, o, o, o trabalhador vai negociar com o seu, seu custo de aluguel, por exemplo. Né? Ah, não, eu fui chamado esse mês só quatro vezes, então só vou poder pagar para o senhor um quarto do aluguel que eu, que eu pagaria é, normalmente. É realmente uma situação bastante é, entristecedora. De igual forma, os, os microempreendedores individuais, né, os MEIs, né, que, com quanto iludidos pelo, com eventual rendimento líquido maior, porque não, não tem descontos previdenciários, não pagam imposto de renda da, da pessoa jurídica, é, não, é, não tem aquelas participações do, dos benefícios do vale assalariado, como do Vale Transporte, como da, do Vale Refeição, do, da Ciência Médica, etc. É, mas sua contribuição à Previdência os levará inexoravelmente à aposentadoria por um salário mínimo. Ou seja, nós estamos produzindo uma legião de aposentados miseráveis. Nas negociações coletivas, também uma dificuldade que surge, a oferta de trabalhadores que se sujeitam a trabalhar por salários menores refletirá nos percentuais de aumento anuais né, ou bianuais e também na fixação dos pisos normativos, colaborando para a redução dos ganhos desses trabalhadores no médio e longo prazo. O incremento da formalidade já fala por si só, né? Os informais, é, via de regra, ganham muito menos que os trabalhadores formais. E, por fim, ausência de mecanismos de proteção social, como o seguro-desemprego, no caso dos informais, também os benefícios previdenciários aqueles é não fazem jus. É benefício previdenciário os do, do INSS e o seguros de emprego do, do governo federal. Outra decorrência interessante, é, embora lamentável, é a uberização das relações de trabalho. É o famoso trabalho, o fenômeno do trabalho sob plataformas digitais, né? E não pense que eu estou fazendo propaganda gratuita da, da conhecida empresa de entrega de comida e de transporte de passageiros para o aplicativo, porque a menção a ela está longe de ser elogiosa. Afinal, né, é, a existência dela corresponde a uma horda de explorados que literalmente se matam por 12, 14, 16 horas diárias em um trabalho insano em troca, em troca de, um, de uns poucos trocados. É uma, é uma situação realmente terrível. Eu vejo alguns colegas auditores que, espelhando-se em experiências de outros países, vêm tentando caracterizar essas plataformas como uh, empregadores típicos, né? uh, entendendo ali a via a presença dos requisitos fáticos, jurídicos, do, do empregatício. Eu sou bastante cético em relação a isso, porque essas empresas, que são orientadas, via de regra, por excelentes escritórios de advocacia, tomam todos os cuidados e conseguem afastar, ao menos em parte, né, esses requisitos do vínculo do emprego, mormente a subordinação. Segundo ela, os parceiros, que assim eles chamam os motoristas, os entregadores, né, é, trabalham quando querem, se quiserem, nos horários que, que, que eles forem mais convenientes, com absoluta liberdade. O que a gente sabe que não acontece. Sabe-se até que há sanções a, a, a parceiros né, que dão que trabalho nos horários de pico, que não trabalham nas regiões da, da cidade, que recusam corridas ou entregas, enfim. A verdade é que, sob a minha particular visão, a gente está diante de um modelo híbrido, que, embora não se traduz na relação tradicional de empregado e empregador, assim, teoricamente, não se sujeita à proteção das normas seletistas e de segurança e saúde, merece, sim, tutela estatal, ainda que seja é, fundada em princípios né? o valor social do trabalho, a dignidade da pessoa, pessoa humana, que são constitucionalmente é, agasalhados, é, princípios bastante relevantes. Outra questão é, relevante, é a limitação dos jurisprudência como fonte de direito. Isso é, o, é uma... É uma É a invasão da, da esfera judicial pelo poder legislativo, né? É, segundo aí essa, a 13467, súmulas e, e enunciados de jurisprudência, editados pelo TST, até pelos TRTs, não podem restringir direitos legalmente previstos. Né? E tampouco podem criar obrigações não previstas em lei. Ou seja, é um engessamento da, da, das súmulas e enunciados. Né? A limitação de hermenêutica né, da interpretação jurídica Onde fica a hermenêutica se, de, com esses, essas balizas tão estritas, né? É, como pode ser feita uma interpretação dos textos legais, levando em conta a finalidade, o espírito do legislador? Não, o espírito do legislador é melhor que não se leve em conta mesmo, que talvez a gente fique ainda mais decepcionado. Mas é inegável que esse mandamento ingessa, limita indevidamente a capacidade de tribunais na construção da jurisprudência. É, porque o juiz da interpretação da lei não se pode prender à literalidade da norma. Além disso, ele interfere na autonomia dos tribunais, por estabelecer, acho que no artigo 702 da CLT, se não me engano, um rito muito gravoso para de edição de súmulas enunciados de jurisprudência. Tem que ser pelo pleno, dois terços do membro dos membros, após dois terços das turmas, de forma unânime, em dez sessões, se não me engano. Então, o que é notadamente constitucional. Então, de alguma maneira, você restringe ao máximo a... A, a publicação, a edição de novas súmulas, enunciados. Outro fator é o potencial, a potencial elevação da sinistralidade no no meio de trabalho, né? Mais acidentes, mais mortes. Isso por quê? Uh, a precarização trazida pela terceirização descontrolada. Eu particularmente, né? Espero que meus amigos é, meus colegas de trabalho mais inflexíveis não me ouçam, acredito que exista uma terceirização digna, assim como é aceita em muitos países desenvolvidos. Né? A, a terceirização é aceitável quando a empresa pretende o chamado é, focus on business, ou seja, é, foco no seu próprio negócio, deixando as atividades secundárias a cargo de empresas terceirizadas. É aceitável quando a especialização da atividade terceirizada, é aceitável quando há sazonalidade na mão de obra, ou seja, que a empresa possa transformar seus custos fixos em variáveis. É aceitável quando os padrões de segurança, de remuneração dos benefícios são os mesmos para trabalhadores regulares e terceirizados, o que via de regra não acontece, pelo menos no Brasil. Aqui, a, a terceirização se, tomou, se tornou sinônimo de precarização, como se os trabalhadores terceirizados fossem pessoas humanas e são menos importância. Só até pejorativo, quando a gente se refere a um trabalhador como é um terceirizado, é uma, parece uma, é um trabalhador menor. Mas agora tudo, absolutamente tudo, pode ser terceirizado, até atividade fina da empresa. É, livre adoção da jornada 12 por 36. Ela pode ser agora livremente adotada em qualquer atividade econômica, né, mediante simples acordo individual escrito. Como se houvesse né, livre negociação entre patrão e empregado, ainda mais individualmente. E os intervalos para repouso e alimentação ao, ao longo de 12 horas de trabalho não precisam ser usufruídos, pode ser meramente indenizados. Ou seja... O porteiro do edifício aqui, que está lá, entra às oito da manhã, sai às oito da noite, ele pode, pode se exigir que ele fique o dia inteiro dentro da guarita dele, sem se alimentar, porque, afinal de contas, eu estou indenizando. É, é, uma, é uma, uma coisa tão absurda, que salta aos olhos, é, é inaceitável do ponto de vista não só da relação entre capital e trabalho, mas do ponto de vista de relações humanas. Pode haver prorrogação de jornada por acordo individual... Redução dos intervalos de refeição e repouso, dessa vez por, por, por experimento coletivo, para 30 minutos. É assim, é inaceitável. Todo mundo sabe, é, é empírico, é cientificamente provado que os intervalos não servem somente à alimentação, mas também ao repouso. E é impossível que o trabalhador faça isso em apenas 30 minutos. E, finalmente, a pérola, né? a prorrogação da jornada em ambiente insalubre. Eu sei que nesse particular, eu estava dando uma analisada, o TST vem existindo em alguns julgados, e afirmando a validade da súmula 85, que diz que não é válido o acordo de compensação em atividade insalubre é, sem a necessária inspeção prévia da autoridade competente, né, que no caso seria o Ministério do Trabalho. É, mas, o parágrafo único da, da, da CLT, que até onde eu sei, desculpa, o artigo 60, parágrafo único da CLT, que até onde eu sei continua vigente, foi incluído pela Lei 13.467, diz que se setuam da exigência de licença prévia as jornadas 12 por 36. Assim, como assim? Quem trabalha 8 horas não pode ter prorrogação em ambiente insalubre sem licença prévia. Ok. Quem trabalha em 12 horas, por 12 horas seguidas pode ter prorrogação? É, é absolutamente absurda essa, essa premissa. Precarização dos direitos no trabalho remoto. A não aplicação das regras de duração do trabalho é, é uma coisa assim, inaceitável também. Isso quer dizer é o seguinte. É uma violência, é um absurdo excluir profissionais que exercem suas atividades na modalidade de teletrabalho, ou seja, normalmente em sua residência, com recurso de informática e, e, e telemática, é, das regras de duração do trabalho. Como é possível a gente supor que esses trabalhadores que têm as mesmas atividades, mas que executam remotamente, com menor custo para o empregador, né, não façam jus a hora extras, a intervalos entre a intervalos inter jornada, intervalos interjornada de 11 horas, adicional noturno, né? felizmente mais uma vez os tribunais vem dando interpretação conforme a Constituição ao texto, né? De sorte que somente uh, sejam excluídas dessas regras de duração uh, as atividades envolvidas sem controle do empregador, é porque muitos empregadores ainda usam é, o controle apenas contra os empregados, ou seja o, se o empregado não se logar no, no computador na, na hora exata, e desconta o, o atraso, né? mas não quer que, que, o, que as regras de duração do trabalho sejam aplicáveis a esses trabalhadores também. Nesse particular, no, importante dizer que não se trata só daquele charmoso home office, né? porque que você vê o pessoal de gravata, né? de, de terno, você pensa no, que, que essa... essa uh, esse trabalho remoto é do pessoal com maior, é, maior status profissional. Não, porque com a pandemia, atividades subalternas, mal remuneradas, também passaram a acontecer em larga escala à distância, como telemarketing, vendas e atendimentos gerais em regime de call center. E não pense que isso aí será, será revertido no novo normal, que não vai, porque as empresas se acostumaram àquela, à drástica redução dos custos de operação decorrentes do trabalho remoto, é mais barato, não tem cafezinho, não gasta internet, não gasta luz, não gasta água, né, não gasta segurança, ocupa menos espaços físicos, enfim, é, tem até uma experiência particular minha recente, de um escritório é, advocatício de grande porte, na região da, da Vida Paulista, em São Paulo, em que eles, eles tinham um andar próprio e três outros andares, e, e trabalhavam os advogados lá, né? E com a pandemia, todos estão trabalhando em regime de home office. Eles, os três andares que eles já tinham alugados, eles simplesmente entregaram para o senhorio. Vou manter apenas um andar, ou seja, um quarto do espaço disponível até então. Isso não vai mudar, né? As empresas que abriram mão um de seus espaços não vão readquiri-los após o término da pandemia. Outro fator importante também é o comprometimento da previdência no longo prazo. Isso porque o desemprego, e no caso da, da reforma da trabalhista, o subemprego, representado pelos, pelos intermitentes e pelos terceirizados, causará um decréscimo na contribuição previdenciária periódica. Isso levará inexoravelmente à miserabilidade dos aposentados até a falência do sistema de previdenciário, porque com, com menos contribuições, né, é, o sistema é menos apto a fazer frente às necessidades, e não, que não são apenas aposentadoria, mas os benefícios previdenciários, auxílio é, seguro, é, benefício, auxílio doença, auxílio doença, auxílio doença acidentário, é, pensão por morte, enfim. Mas tem uma má notícia, Pior, a reforma trabalhista não é um fato pontual que aconteceu e a gente vai ter que conviver com ele, mas sim, ela é parte de um processo. Outras manobras, né, como, como, como a intentada criação do contrato verde-amarelo, pelo governo que aí está, felizmente foi sepultado junto com a medida provisória 905, é, representa... Passos firmes na direção do aviltamento das relações e, de, de, trabalhistas, né? Entre capital e trabalho. Para quem não se lembra, a MP propunha que aqueles que recebesse até 20, tivessem até 29 anos de idade, por contrato de até 24 meses, um teto de 1,5 salário mínimo no máximo e depósito de, de garantia à razão de 2%. Isso era o contrato verde e amarelo. Essa era a solução para o final do desemprego. Ou seja, o aviltamento dos contratos de trabalho para pessoas até 29 anos. Ah, mas sem prejuízo dos direitos constitucionais. Né? A MP colocava isso, né? Como se pudesse uma simples MP né, modificar aquilo que a, que a Constituição Federal eh, determina. Tarifação do, do, do dano extra é, no que concerne a reparação do dano moral, é, surgiu a, a, a viutante tarifação do dano, dano extrapatrimonial, que é preconceituosa, é discriminatória, e que diz que o juiz tem que considerar a situação social e econômica das partes. E pior, né, faz presumir importância diversa, diferente, entre pobres e ricos, já que o limite de indenização é calculado sobre os seus salários. Ou seja, se, se, se o... Se o, o, o, o Pobre tem seus direitos aoveultados, a reparação a que aquele faz justo é menor do que o, o gerente, o diretor, enfim. Como se as pessoas tivessem preços diferentes. É, dificuldades no ajuizamento das ações. Tocante as reclamações trabalhistas, uh, não foi majorada, não foi uh, implementada a segurança jurídica que era a promessa da reforma trabalhista de 2017. Mas criou-se apenas um clima de terror para os empregados, que receosos de arcar com as pesadas custas de processuais, inclusive de perícias, né, advocatícios, advocatícios mesmo fazendo jus à gratuidade de justiça, muitas vezes tem preferido abrir mão. Dos seus direitos, a aventurar-se numa demanda judicial que tu poderia empobrecê-los ainda mais. É, Sim, o número de ações funcionou, diminuiu sensivelmente, mas infelizmente, como bem disse o professor, o ilustre professor Souto Maior, há muitos dos nossos magistrados que até aplaudiram, né, aliviados a mudança né, para a redução dos processos de que teriam que se exonerar. Por fim, uma, uma série de, de pretensos acordos de, vontade, de vontades passaram a poder ser feitos individualmente, apenas entre empregador e trabalhador, tais como banco de horas, de liquidação semestral, é, compensação e prorrogação de jornada, é, jornada 12 por 36, que a gente falou agora há pouco, um absurdo, uma, uma violência contra a saúde do trabalhador, como se houvesse paridade de forças entre empregador e empregado. Né? Ah, eu, não, isso eu não aceito, tira do meu contrato de trabalho. O empregador, placidamente, vai lá e tira. Não, o empregado não houve acordo, então, essa, essa cláusula eu vou retirar. Os entraves de formação da jurisprudência, a gente já falou antes, né, sobre as súmulas que terão um rito mais gravoso para a sua edição e que não poderão restringir direitos legalmente previstos, tampouco criar obrigações que não estejam previstas em lei eliminação das infrações trabalhistas nas NRs. A gente pode destacar também a estratégia de reduzir o número de infrações possíveis de serem cometidas pelo empregador, já que várias delas foram concentradas em apenas uma emenda. Assim, por exemplo, um empregador que, rural que tem a obrigação de capacitar seus trabalhadores em prevenção de acidentes com agrotóxicos. Ele permite o treinamento em carga inferior à prevista, é, o treinamento não tem o um conteúdo mínimo. Ele não usa material escrito, audiovisual, que esse material não tem linguagem adequada. É, ele não capacita todos os trabalhadores expostos ao risco ocupacional, só alguns. E, finalmente, ele contrata uma, outra empresa, uma empresa que não é autorizada, né? não, não tem proficiência para ministrar as aulas. Ele cometeu apenas uma irregularidade. Né? Ou seja, é um convite... A, a prática da licitude. Quantas cotas de aprendizagem, além do beneplácito legal que já havia, né, que excluía empresas de, de até médio porte, por exemplo, sociedade simples, tem sociedade simples muito grandes, né? algumas Eireles, eu já fiscalizei Eireles com 200 empregados. E também excluí empregados que exerciam cargo de, de formação técnica superior da, da base de cálculo. A fortíssimas movimentações para a exclusão dessa base, inclusive com o apoio de alguns sindicatos, ferindo de morte o instituto. Ou seja, você vai reduzir a, a base de cálculo e contratar ainda menos aprendizes do que é feito hoje. E eu, particularmente, já deparei aqui na capital com pelo menos dois sindicatos que anuíram em instrumento coletivo com a exclusão de determinados cargos da base de cálculo. E, naturalmente, eu lavrei de infração e, e, e considerei nula a cláusula da convenção coletiva, até porque fere uma política pública, né, de contratação de aprendizes, enfim, de, de emprego. Mas é uma, uma coisa que está se tornando mais ou menos comum. Outro fato também né, é a concursos para os autores fiscais do trabalho. Né? Nós somos cada vez menos. Hoje, acreditem, há menos de 2 mil AFTs, autores fiscais do trabalho, em atividade de fiscalização. Excluídos aí os, os ocupantes de cargo de chefia. Segundo os cálculos da OIT, considerando uma, uma força de trabalho da ordem de 80 milhões de pessoas no, no país, serão necessárias nada menos que 8 mil AFTs. Somos menos de 2 mil. E a cada ano a gente perde mais e mais expoentes para aposentadoria e alguns que, infelizmente, morrem, né, falecem. O último concurso foi em 2013. E nesse concurso tomaram posse menos que 100 auditores. Isso é menos do que a gente perde anualmente para aposentadoria. É, e a gente tem uma, um um plantel de auditores eh, já com idade bastante avançada, né? muitos deles já recebendo o adicional de permanência, ou seja, prontos para aposentadoria. Chamada modernização das NRs, outros obstáculos, na né? expressão do trabalho vem surgindo, desta feita é mascarada pela tal da, da modernização das normas regulamentadoras. Segundo o governo federal, com cálculos não se sabe vindo de onde, isso representará uma economia de 68 bilhões de reais em 10 anos. O que se a gente projetar o alcance das alterações que estão sendo implementadas é, sim, altamente improvável. O massacre da, da, da vida, a exposição da, da, da segurança, da saúde dos trabalhadores aos riscos ocupacionais não controlados não traz economia, muito ao contrário. Além disso, tem uma, uma, uma, um gritante desvio na revisão a que assistimos, as normas regulamentadoras são arcabouço de normas de segurança e saúde do trabalho, atendem à Constituição, e não é fonte de economia para empregadores. É óbvio que essas, essas normas tinham de ser modernizadas, reescritas, adequadas às novas formas de trabalho. Deveriam ser mais bem sistematizadas, deveriam ter alguns temas que são dispersos, concentrados, deviam ser atualizados de acordo com a evolução da análise, e da mensuração de riscos populacionais inclusive adotando limites de tolerância, mais garantistas. A exemplo faz a OSHA, por exemplo, a Agência Norte-Americana de Segurança e Saúde do Trabalho. Mas não. Tanto a reforma trazida pela Lei 13.467, como a modernização das NRs, apoiam-se nas mesmas premissas, em escusas, em eufemismos, para convencer as mentes dissidentes. E não é em favor dos trabalhadores que ela supostamente se presta a proteger. Mas a pergunta é, quais são os interesses por trás do processo de reforma? É, isso porque, Se a gente se debruçar sobre a reforma, ou sobre a justificativa da revisão das NRs, é, a economia de 68 bilhões de reais, nós nos, nós nos depararemos com absurdos proferidos por forças que não conseguem sequer ocultar os seus propósitos. Elas, elas pretenderam melhoria das condições de trabalho, redução de riscos ocupacionais, adequação dos jornadas para que o empregado tenha mais tempo para repouso e lazer? Elevação da renda média para redução das desigualdades sociais? A resposta é não, não e não. Não são esses os interesses representados pela reforma. Isso porque é, os interesses que, que, que foram responsáveis pela, pela redação da Lei 13.467 é, produzissem um, um caldeirão de interesse a partir da, daquele projeto executivo. E todos eles se manifestaram na, na mais centena de dispositivos que foram alterados na CLT. regras sobre duração de trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Como se pudesse, né, por mera declaração, por decreto, né, desconsiderar que, uh, cientificamente, empiricamente, é provado que a duração do trabalho é diretamente proporcional à ocorrência de acidentes do trabalho. Os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, uhum. exceto mediante comprovação de nexo causal. Felizmente, isso já foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é um absurdo. Ou seja, se o trabalhador é exposto ao risco ocupacional biológico no ambiente de trabalho, isso não é ocupacional. Ou seja, não, é, não faz jus à cat, não faz jus à estabilidade provisória da Lei 8.213, porque foi declarado, simplesmente isso. Se você pegou o coronavírus, se vira, você vai ter que provar que foi aquela na empresa. A convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei, quando dispuserem sobre o enquadramento de grau de insalubridade. Como é possível isso? Se, a, se, a, se o grau de insalubridade é técnica, explicitamente previsto na NR15, após anos de pesquisa, de estudos, Não é considerado tempo à disposição do empregador, dentre outros, o tempo destinado à higiene pessoal e troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Quando eu, eu, eu leio isso, eu me vem à mente a construção civil, por exemplo, né, onde existe um chuveiro para cada 10 trabalhadores, imaginem, ao término do expediente, esses 10 trabalhadores fazendo uso de um único chuveiro, Uh, quanto tempo demoraria? E mais, né, os coletores de resíduos sólidos domiciliares, os, os nossos conhecidos lixeiros, né, que também é a mesma situação. Não, não existe obrigatoriedade legal de que ele é, troque de roupa, ou faça higiene pessoal, ele que se vire, que vá para a caixa de transporte coletivo com a roupa com que trabalhou o dia inteiro. A prorrogação de jornada em ambientes insalubres pode ser acordada sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. É, não tem comentário, realmente. A modernização das normas regulamentadoras representará uma economia de 68 bilhões em 10 anos. Novamente, a pergunta é. Quais são os interesses por trás do processo de reforma? Qual presa integridade física da saúde, da vida humana? Esquece, ouvida-se o, o legislador, né, que, que a Constituição já dizia desde 88, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio das normas de saúde, higiene e segurança. Mas tudo está na Constituição, né? Dentro das quatro linhas da Constituição, como diz o autor desconhecido. Pessoal, não nos iludamos. A reforma de 2017 foi a primeira de muitas outras vigorosas investidas no poder econômico. Embalado por teses neoliberais, pelo neocinesianismo, contra os direitos dos trabalhadores, afastando substancialmente o estado de bem-estar social no trabalho que vigia em nosso país desde meados do século, do século passado, com a com o advento da CLT. É, Sobre as escusas de redução do, do, da intervenção estatal, de apoio ao empreendedorismo, de melhoria do ambiente de negócios da redução dos custos diretos de contratação de empregados, tudo muito bonito. Vem sendo incentivado uma prática nociva que leva à inexorável precarização do trabalho. Não há dúvida que a gente está vivendo um momento de brutal retrocesso para as garantias, para os direitos dos trabalhadores, que foram conquistados ao longo de décadas de luta. E nesse contexto... Preocupa-nos não apenas o que já foi implementado, mas principalmente o aprofundamento da reforma de 2017, o que vem por aí, que continua gradualmente a acontecer. A, a modernização das NES é apenas um exemplo. E essas mudanças legislativas são muito, são especialmente frustrantes para nós, auditores fiscais. Por quê? Porque ao contrário dos juízes, que têm poder de interpretação da lei no caso concreto atividades auditores dá pouco espaço à interpretação e é absolutamente vinculada, porque nossas intervenções é, nós cumprimos normas, né, mesmo aquelas das quais é, discordamos sociológica e, por que não dizer, né, ideologicamente da aplicação. Como a gente pode concordar com ditames, trazidos na forma trabalhista, de que regra sobre duração do trabalho é, e intervalos não são consideradas normas de saúde, higiene, e segurança do trabalho. Se está empírica, cientificamente comprovado, que exaustão é um dos principais fatores do trabalho, muitos dos quais graves fatais, que acontecem aos milhares no Brasil anualmente. Como a gente pode concordar que nessa condição possam é, duração do trabalho e intervalos ser objeto lícito de alteração por mero instrumento coletivo, sem avaliação técnica da expressão do trabalho? Como a gente pode anuir com intervalos de meros 30 minutos, quando é cedido que o intervalo destinado à alimentação é também ao repouso, sendo a sua supressão desse intervalo de repouso importante fatores de trabalho? Como a gente pode concordar que grau de insalubridade possa ser objeto de negociação coletiva quando os sindicatos estão subvertidos e muitas vezes, infelizmente, suscetíveis de influência para o poder econômico? Como que a gente possa concordar que, a gente pode concordar que o grau de salubridade possa ser objeto de negociação coletiva, quando a própria NR15, como já falei, estabelece tecnicamente as atividades que se classificam em graus máximo, mínimo e médio ao tratar da exposição dos trabalhadores a riscos ocupacionais físicos, químicos e biológicos? E pior ainda, até a prorrogação de jornada e ambientes insalubres pode ser acordada sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, que, soube hoje, né, foi ressuscitado como Ministério do Emprego e Previdência, mas vai continuar absolutamente incompetente diante desse absurdo que é a prorrogação da jornada em ambiente insalubre. É imprescindível apenas... É, que reconheçamos que essas normas vêm sendo reescritas em ambiente de exceção. Entenda-se, né? desde a deposição de Dilma Rousseff e atualmente sob a pandemia, que relativiza toda a discussão social e jurídica sobre o tema. E, além disso, por uma representação contaminada do governo, que fica por frustrar até o tripartidarismo. É, ou seja, o... É, a participação de governo, empregadores, trabalhadores na construção das normas regulamentadoras. Porque, afinal de contas, as propostas é partem de dois a um, porque o governo já escolheu o seu lado. Esse lado, infelizmente, não é dos trabalhadores. Obrigado. Muito obrigado, doutor. É, então, eu preciso reforçar as inscrições, tanto no canal da Aula Justa, que está sendo a, a, a aula de hoje, quanto do SIN 15, é muito importante. Eu achava isso muito chato quando eu estava assistindo esses vídeos. É, clica no joinha, se inscreva no canal, isso é muitíssimo importante para pro esse vídeo, essas aulas... Chegarem ao maior número de pessoas possível. É, a lista de presença ela vai chegar no final. Vão, vão colocar uma, a lista. É com uma tarja amarela. Só precisa assinar uma vez. Eu volto a reforçar o convite das próximas duas aulas. No dia 27 do 7, a é, o tema é a execução trabalhista após a promulgação da, da Lei 13467, que é a da Lei da Reforma. Ela será feita com o doutor Ulisses de Miranda, de Miranda Taveira, que é juiz do TRT 23. Tem muita gente no Mato Grosso aqui hoje. E também a doutora Sara Akin, que é a secretária-geral e delegada sindical da Federação Nacional dos Advogados. No dia 29, para fechar o curso, o tema é Aspectos Constitucionais e Inconstitucionais Pendentes da Reforma Trabalhista. Falará a doutora Ivani... Bramante, que é desembargadora do TRT de São Paulo, e a doutora Valdete Souto Severo, que ela é pós-doutora em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Direito de Trabalho pela USP. Eu estava acompanhando o bate-papo do coisa, então eu preciso agradecer, agradecer, eu moro em Daatuba, tem um pessoal da minha região de Salto, muito obrigado pela presença, tem também gente do Guarujá, a minha esposa, ela é... Ela é assistente de uma juíza do Mato Grosso, de Nova Mutum. Estou vendo que tem muita gente no Mato Grosso. Doutora Ilma Santos Moraes, advogada trabalhista e previdenciária de Cuiabá. Júlio Cândido Nery Ferreira, ele é de Diamantino. Cristóvão Ângelo Moura, de Juína. Também preciso agradecer a doutora é, Mostardo, é, a Bete Mostardo, que é desembargadora do TRT. De São Paulo, que ela ela só falou boa noite e alguém ressaltou a presença dela. Muito obrigado, doutora. Presença ilustre. Também o doutor Carlos Alberto Lopes de Oliveira. Hoje ele é procurador, meu amigo Carlinho. Falei com ele agora, ele falou: ah, não vou conseguir assistir, mas assisto depois. Então, pessoal, sem mais conversa, eu vou chamar a doutora Sofia Vilela de Moraes e Silva. Ela é mestre e doutora em direito procuradora do trabalho, já foi vice-coordenadora nacional da Codignidade do Trabalho, que é Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade e de Oportunidades, Eliminação da Discriminação do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Hoje, ele é associada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, especificamente Relatoria Especial, sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. Doutora, está contigo. Muito obrigado. Uno. Obrigada a todas, todos, todos, né? É, como foi apresentado, eu sou Sofia Vilela, sou procuradora do trabalho. É, atualmente estou lotada na PTM de São Bernardo do Campo. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, é, tenho um cabelo no ombro, é, um pouco loiro, estou com um fundo branco, com algumas portas do meu apartamento aparecendo, um casaco forte aqui em São Paulo, que está fazendo frio, e uma jaqueta preta. E atualmente, como foi dito pelo Bruno, estou cedida pelo Ministério Público do Trabalho à Comissão Interna Americana de Direitos Humanos, especificamente na relatoria que trata sobre o direito social e, portanto, direito ao trabalho. Então, tendo essa experiência também de direito de trabalho e sindical nas relações internacionais. É, primeiramente agradecer o convite da Associação dos Oficiais de Justiça, Avaliadores Federais da Justiça do Trabalho da Segunda Região, Sindicato 15 e II. Para mim é um prazer é, estar aqui com vocês, obviamente queria estar presencialmente eu já participei de um outro evento onde também sempre com muitas pessoas muita participação e enfim é o que temos mas também é uma oportunidade dessa palestra atingir muitas outras pessoas né não só exatamente nesse momento mas também ficar gravada, como foi dito, e a gente poder é, é, é, desbravar esse Brasil também com, com algumas informações e compartilhamento de ideias. Principalmente sobre a reforma trabalhista, que fazendo quatro anos, como foi dito pelo meu colega, que está alto também aqui na mesa, doutor Paulo, autor fiscal do trabalho, né, companheiro, do Ministério Público e todos os auditores na verdade são parceiros nessa nessa nessa luta diária de melhoria dos direitos fundamentais especificamente do direito de trabalho é, não só obviamente o Ministério o antigo Ministério do Trabalho que agora já é Ministério do Emprego já foi Ministério da Economia e vamos ver o que vai dar ainda é, nesse governo mas o que eu queria falar com vocês hoje é sobre as consequências da reforma no, na atuação dos procuradores e procuradoras do trabalho. É, eu lembro que eu fui convidada por vocês para falar quando teve a reforma, né? O que é que a gente estava prevendo? E hoje a gente consegue observar as consequências, né? Eu, como procuradora do trabalho, quantas ações estamos ajuizando com pedido incidental de inconstitucionalidade, né, de alguma norma da reforma trabalhista? Né? Quantas lutas e jurisprudências e artigos estão sendo é, produzidos para que essa reforma não se consolide da pior forma possível? Porque é assim que ela veio. Né? É, se eventualmente eu vou compartilhar aqui alguma tela, só por uma questão de, de visualização de vocês, do conteúdo, até porque eu vou trazer algumas informações do próprio Ministério Público do Trabalho, eu peço à organização que se algum, der algum problema, que me avise, eu tento alterar aqui, mas eu acho que deu certo o compartilhamento de tela. É, as mudanças, então, na reforma trabalhista e seus reflexos. né Como foi dito pelo colega é, Paulo, a gente sabe que teve uma modificação de cerca de 100 artigos da CLT, né, que alterou mais de 200 dispositivos desses 38 artigos na área, principalmente do processo, que interessa muito aos oficiais de justiça. E em nenhum momento o projeto garantiu alguma regra para a manutenção dos empregos. Né? É sempre brinco, né? qual foi a regra da, da reforma trabalhista que foi benéfica ao trabalhador? Qual foi daquelas, dessas mudanças de 100 artigos que trouxe alguma inovação e uma melhoria para, nessa relação né, tão desigual, é, pudesse minimizá-la e, portanto, auxiliar na, no processo de melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores. Então, é muito complicado a gente, primeiro, já ter essa constatação de que é uma reforma de empresários. Né? e os mitos difundidos já foi dito, não quero ser repetitiva mas em relação ao excesso de norma trabalhista né? a quebra né? dessas, de, dessas que, que, que, que o direito do trabalho ele vem para quebrar as empresas né? que a flexibilização ela aumenta a contratação né? e a gente observa e não precisa ser não, não precisava passar pelos quatro anos para constatar que isso é uma falácia é, em falasse em que sentido, né? é, essa substituição de empregos formais e por prazo indeterminados por subempregos e empregos precarizados é que foi consolidada, é isso que a gente observa com a redução desses direitos, porque na verdade não precisa ser nenhum economista é, Para pensar que quando você reduz direitos, você reduz renda, consequentemente você desacelera a economia, você tem menos salários, você tem menor consumo, você tem menor crescimento econômico. Né? E reduz, portanto, né, igualmente, como foi dito também, a arrecadação da previdência. Reduzindo rendimentos, alteração na natureza jurídica. Então, é, é, a própria Organização do Trabalho, Internacional do Trabalho, fez uma pesquisa que com 63 países, que a diminuição na proteção dos, dos direitos dos trabalhadores não estimula emprego, não é capaz de reduzir a taxa de emprego. Né? A gente já sabia disso antes da reforma, a gente já sabia disso quando ela surgiu e hoje em dia a gente só tem a, compra, a comprovação. Né? A gente olhar os dados estatísticos dos, em, do, dos emprego na época... É, por exemplo, na época da, da reforma trabalhista, estava mais ou menos em 12%, né? Eu tenho até um slidezinho sobre isso. Estava em 12% é, em outubro de 2017 a taxa de desemprego. Hoje a gente está em 14.7, conforme dados do IBGE, né? Também em relação às alterações de ações, né, que as pessoas, não, mas a gente precisa enxugar, modernizar o processo. Né, um estudo da REMI, da Unicamp, da CECIT, sobre a, a quantidade de ações é, é, judiciais, é, passaram de 229 mil,7 né, por mês em 2016 para 151 mil. Aí vocês podem falar, não, olha, isso aí pode ser um dado positivo, uma diminuição das ações. Mas é uma diminuição das ações por quê? Né? É isso que a gente tem que pensar. Por que houve uma diminuição das ações? Será que a reforma ela não barrou o próprio acesso à justiça? Né? Porque é isso que acontece. Decisões que a gente observa, por exemplo, atualmente em relação. Em relação. A, a, a, a reforma é que o acesso à justiça e as penalizações, principalmente oriundas de uma, de uma ação de improcedência, vem, né, de certa forma, restringindo a possibilidade das pessoas tentarem conseguir seus direitos na justiça do trabalho. Porque se criou um mito que trabalhador né, vai para a Justiça do Trabalho pedir além do que precisa. É claro que pode existir situações que você pode pedir além, que situações que, que, que, que realmente eram ser procedências, mas o que a gente observa, até de dados né, da época da reforma trabalhista e de 2016, portanto, era que a Justiça do Trabalho arrecadou para a União mais de 3 bilhões, né, relacionados a imposto de renda, INSS, custos, emoluentes, multas, né, foram pagos aos reclamantes mais de 24 bilhões. Né. Os assuntos mais recorrentes na justiça são, eram, e até hoje, aviso prévio, multa do 477, multa do 467, multa dos 40%, do 40% do FGTS, então, o que eu quero dizer com isso? É que o trabalhador, no geral, vai, acender, vai procurar a justiça para pedir o básico. Né? É, um, é algo que foi aceito no nosso âmbito do direito, inclusive, principalmente no poder judiciário, do direito do trabalho, né? é, as pessoas deixarem de pagar um trabalhador. Eu sempre faço um, um comparativo, imagine nós, né? e aí pensando no direito civil. Nós estarmos é, é, num, num restaurante, eu resolvi ir para um restaurante pedir uma comida, né, ser servida da melhor forma possível pelo garçom, pela empresa, e no final eu, a minha única obrigação, já que eu comi, era pagar né, a minha conta e eu falar: ó, não vou pagar. Você me serviu muito bem, obrigado, parabéns, tal, mas eu não vou te pagar isso soaria para essa história com certeza estaria nos jornais né? sendo repassada, como assim você não vai pagar é, não vou pagar, procuro seus direitos na justiça, imagine se isso ocorresse de forma rotineira né? no direito civil mas isso não ocorre como ocorre na justiça do trabalho as pessoas acham que isso é muito normal, os trabalhadores não terem, por exemplo os seus direitos mínimos pagos né? E é muito natural e na justiça. E é muito natural ainda você fazer acordo diminuindo esses direitos. E as pessoas tão indignadas com isso ainda criam uma reforma trabalhista para dificultar esse acesso a quem teria o mínimo né, de direitos a serem resguardados, porque quando a gente fala principalmente nesse sistema de capital, do surgimento do direito de trabalho, a gente não vai falar de direitos grandiosos que foram conferidos ao trabalhador, a gente vai falar de um, um sistema do capital conceder um mínimo básico a essa relação de, de, de desigualdade que existe para minimizar né? essa situação que a princípio pode ser chamada de exploração, mas que a gente atenua essa situação de exploração quando a gente diz, não, mas eu vou te dar um trabalho digno, decente, te pago um salário decente, te pago as verbas que são necessárias, vou te dar um meio ambiente de trabalho seguro, saudável, sem discriminação, né, com proteções, inclusive, sindicais para reivindicação, e é mais ou menos isso que o sistema mínimo seria é, ideal. Mas isso, obviamente, vai de contraponto né, nesse choque de disputa dessa relação. E o capital, nesse caso, representado pelo sistema empresarial, ganhou fortemente após essa reforma trabalhista. É, e aí os dados não só são em relação aos artigos que a gente vai comentar e as consequências jurídicas desses artigos para a realidade do mundo do trabalho, mas é um ataque, como foi dito pelo colega Paulo, a toda a Justiça, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público do Trabalho, aos fiscais do trabalho. Né? A gente lembra que em 2016 a Justiça Laboral sofreu um corte de 90% em gastos com investimentos e 30% no seu custeio. E a gente tende né, a piorar nesse sistema de orçamento. É, então, só voltando aqui, em relação à época né, do posicionamento do Ministério Público do Trabalho, em relação a essa reforma trabalhista. A legislação, então, aprovada, na época, eu lembro que foi muito rápido, como foi dito pelo colega Paulo, né? em menos de seis meses você conseguiu aprovar tantas normas, então, falar em, em uma, uma constitucionalidade até formal é complicada, porque sequer houve uma participação democrática no processo de deliberação, de decisão, de escuta, de debate, para uma mudança tão é, substancial do direito do trabalho, né? E, e, e o Ministério Público do Trabalho, na época, bateu muito de frente em todas as mudanças e propostas, né? Eu lembro, e aí boto uma citação do, do, do Procurador-Geral do Trabalho na época, Ronaldo Fleury, é, o, e que ele fala que o que estava se criando são estruturas legais, formas de trabalho que existem há 200 anos atrás, né? Como pro, a própria jornada intermitente, né? E ele fala que, e aí não precisava né, ser um vidente para dizer isso, que ia gerar uma precarização nas relações de trabalho, e é isso que o Ministério Público do Trabalho atualmente mais, é, é, talvez, briga nas, nessas, ness, nesses nossos conflitos e litígios diários, não só em relação à informalidade que vem crescendo e sendo institucionalizada pelas empresas, né? mas também essas novas formas de relações de trabalho que vem surgindo, como foi dito, a uberização, né? em meio a essa revolução 4.0, que modifica as relações de trabalho, mas, infelizmente, trazendo uma carga de informalidade, flexibilização e precarização que tememos ser é, é irreversível. Né? Então, é por isso que muitas ações vêm sendo geradas contra grandes empresas, né? e como um, um litígio mesmo estratégico, um acompanhamento até individualizado das, das próprias reclamações trabalhistas individuais, para que tenhamos né, uma jurisprudência favorável à... A título informativo e a título comparativo também, de outros países que vêm né, buscando minimizar ou mesmo garantir direitos aos trabalhadores nesse sistema de uberização. É, então, na época, o Ministério Público elaborou notas técnicas, né, que até hoje a gente utiliza como forma de fundamentação para, nas nossas ações. É, eu compartilhei com, com os organizadores do evento alguns materiais do Ministério Público que vão ser repassados para vocês, como alguns livros que foram criados do grupo de trabalho, é, tanto sobre as inconstitucionalidades, né, como também em relação à hermenêutica infraconstitucional da Lei 13.467-2017 para mapear esses pontos estratégicos que impactaram né, a atuação do próprio Ministério Público como os temas da terceirização e atividades finalísticas, os temas processuais, os temas de meio ambiente de trabalho, de descaracterização do regime de emprego, de desvirtualmente fraude, né? É, é, enfim, da tarifação do dano, dano extra-patrimonial e também como uma forma de é, é, é, dar suporte aos próprios procuradores do trabalho para que houvesse uma uniformização de atuação minimamente possível dentro da independência funcional para a alegação das inconstitucionalidades e inconvencionalidades, ou seja, também aquilo que atingia as convenções internacionais referentes à proteção do direito do trabalho. Além disso, né, a gente tem um acompanhamento das ações diretas de inconstitucionalidade em face da reforma trabalhista, o acompanhamento parlamentar, e muitos livros e artigos foram publicados para na época também para para para para impedir, né, essa essa essas mudanças. Algumas campanhas aqui também foram realizadas. Mas como foi dito o colega Paulo, foi um momento de muita tensão porque não houve uma articulação né? foram os órgãos quase que correndo e brigando em relação a mudanças de mais de 200, de 200 dispositivos ou seja, sem artigos mais de 200 dispositivos não era uma mudança como a gente luta diariamente, o Ministério do Trabalho quando por exemplo o tempo inteiro o Congresso tenta alterar a lei, o artigo 93 de 8.203 que é a lei por exemplo, de inclusão de pessoas com deficiência a cota, né, então, mas era ou seja, um artigo específico que você mobiliza instituições, mobiliza organizações, você vai no Congresso, você faz nota técnica, você... Nesse, nesse caso, a estratégia, govern... a, a estratégia governamental e empresarial, ela foi é, é, é, é de trazer todos os problemas, né? que sempre brigamos individualmente no, nas mudanças parlamentares. Então, tivemos que atacar de todos os lados e minimizar aquilo que era quase, era quase impossível, porque foi um ataque realmente ao próprio sistema e à lógica de uma relação de trabalho e de relação de emprego, né? Então, é, é, é, e eles fizeram isso de uma forma que eu entendo até inteligente, né? Porque se você conseguir seis meses mobilizar uma mudança de um código e não conseguir mobilizar uma sociedade em torno de autoridade, Tão prejudicial a maioria da população, né? É um grande feito para o setor empresarial. Então, na verdade, hoje em dia o desemprego bate recordes, atinge hoje 14,8 milhões de pessoas, outras 6 milhões estão desalentados, já, ou seja, já desistiram de procurar emprego, a informalidade ela é recorde, e com a pandemia, e também fico aqui. É, é, o meu luto, o meu sentimento a todos aqueles né, que tiveram parentes, familiares e pessoas queridas é, que estão nessa triste estatística de mais de 540 mil pessoas falecidas. Né, o Brasil, eu estou tendo a oportunidade de ter essa, essa, essa experiência internacional, é o um motivo de maior preocupação internacional, está, lá, está ao lado né, de países que historicamente eram preocupação, ou seja, o Brasil não era preocupação já há uns três anos atrás, e hoje em dia é, existem centros específicos de vigilância do Brasil por, pelos dados tão problemáticos que visualizamos, desde o aumento da extrema pobreza, do problema da inseguridade alimentar, do aumento do desemprego, né, do, do, do combate extremamente desastroso em relação à pandemia, é, então tudo isso foi agravado, obviamente, e a gente está numa situação, né, como vemos aqui, mais de 100 milhões de pessoas vivendo na pobreza, extrema pobreza. É, essa aqui é um, uma informação de um, de, um, de um exemplo de retrocesso sendo aplicado, não sei se vocês lembram, logo quando é, é, liberou a reforma trabalhista, que essa, essa, a empresa aqui, né, é, nas lojas Bobs, Espoleto, Balada Mix, tal... É, Ofereceram um salário de 4,45 por hora, né? E a jornada de 5 horas no sábado e domingo. Com um movimento, é um trabalho, ou seja, itinerante. E as vagas estavam abertas e você estava recebendo o currículo. Então, se você fizer o cálculo, essa pessoa praticamente não vai, não vai ganhar nada, né? Eu lembro que isso até chamou muita atenção, porque imagine, né? 4,45 você vai ter que pagar para trabalhar nesse local porque em nenhum momento também fala que já vai fornecer o transporte, né, então isso foi logo em seguida a reforma, aqui também uma outra situação bem deplorável do dia 11 de de 2017, né? Que a pessoa, que o, o, o, a empresa anuncia que, devido à alteração da legislação trabalhista, né? o feriado trabalhado será considerado dia normal, não dando mais direito a folga ou remuneração e dobro. Né? Então, mais um problema que vemos que enfrentar. E agora eu vou trazer alguns temas que nós procuradores de trabalho, procuradoras do trabalho, tivemos que enfrentar principalmente, é, é, e, e que eu entendo que são de maior relevância no nosso dia a dia. Obviamente não daria tempo de falar de todos, é, porque como foi dito aqui pelo colega Paulo, foi ótimo que ele foi o primeiro, que trouxe também um panorama geral, é, é, mas... O dia a dia, após a reforma trabalhista, né, foi de uma grande descoberta. Imagine, temos que trabalhar para reverter algo que normalmente já tínhamos procedência no judiciário ou já estava consolidado no judiciário ou que sequer tínhamos uma interpretação hermenêutica consolidada. Então, tivemos que correr atrás para diminuir, minimizar esse prejuízo. Um deles é o trabalho intermitente. Aí eu já sigo um exemplo de uma, de uma audiência que eu fiz com uma empresa, eram pessoas cuidadoras de idosos e 400 pessoas que foram tra transformadas em trabalhadores intermitentes. 400 pessoas. Né? E a gente sabe que o trabalhador intermitente é aquele remunerado pelas horas efetivamente trabalhadas, não havendo, então, esse ajuste prévio da quantidade mínima serem cumpridas né, mensalmente, então, tampouco há é, um valor remuneratório mínimo que a pessoa pode prever que irá receber por mês. Né? Então, você atrela a prestação de serviço e a remuneração apenas exclusivamente à necessidade da empresa. Né? Você transfere, é aquele é que precisa da alteridade, né? você transfere o risco da empresa para o empregado. Ou seja, é uma coisificação do trabalhador. Ele equipara-se o trabalhador a um outro insumo né, de produção. Então, há uma inexistência dessa garantia mínima, não garantia de um patamar mínimo, né? O trabalhador fica, pode até ficar devendo, porque existe a regra que se ele confirmar que vai e não ir, ele teria, teria que pagar 50% do que ele receberia. Então, há um agravamento da situação econômica, a redução da circulação de risco, riqueza, a precarização do trabalho, esse emprego meramente formal, a potencialização de desigualdade, né? É, é... Só para dar um exemplo para vocês de uma atuação do Ministério Público em relação a essa jornada móvel variável, porque o Ministério Público sempre atuou é, em relação à jornada móvel variável, houve um ajuizamento de ACP em relação ao McDonald's, e, e, e, a vi, e a prática teria sido banida em 2014, com esse tipo de jornada variável. Né? E verificou-se na época a ampliação do número de filiais, de 538 para 583, né? em nove meses posteriores à celebração do acordo, demonstrando então que isso não é um óbvio ao desenvolvimento da empresa, né? muito pelo contrário, até teve uma ampliação do número de empregados. Em relação. A esse ponto, existem ações diretas de inconstitucionalidade, aqui estão os números, a 5826, 5829 e a 6154. Já foram proferidos três votos do ministro Edson Fachin, relator, que havia votado pela inconstitucionalidade da norma, mas é, o Nunes Marques e o Alexandre de Moraes votaram pela constitucionalidade da norma. A Rosa Weber, que veio do da área trabalhista pediu vista, então estamos com pendência em relação a, essa, a esse contrato de trabalho intermitente pela alegação da sua inconstitucionalidade. Aí, aqui, eu, todas as, todos os temas que eu vou tratar com vocês, eu vou trazer algumas orientações do Ministério Público, porque dentro do Ministério Público do Trabalho, a gente cria orientações internas para guiar a atuação dos procuradores e ter como, por exemplo, uma atuação uniforme, né? tentar uma uniformidade. E, de certa forma, a gente também interpretou muito algumas normas da reforma trabalhista, é, buscando minimizar o seu prejuízo e garantir os direitos fundamentais né, dos trabalhadores. Uma dessas que vem da Corde Infância, que é a Coordenadoria de Combate ao Trabalho Infantil e Promoção é, do Trabalho do Aprendiz, diz que o contrato de trabalho intermitente não é compatível com o contrato da aprendizagem, né, porque as pessoas também poderiam agora querer co contratar aprendizes utilizando a cota é, e contratando por forma do trabalho intermitente, porque seria um custo muito menor e, e isso a gente entende que não seria viável, porque você não conseguiria, né, ter uma forma é, é, é, em que houvesse uma formação técnica profissional ou, é, e que portanto, tivesse uma formação teórica e prática do próprio aprendiz, né? que é, que é isso a relevância da norma. A mesma coisa foi feita pela Corte de Igualdade, que no sentido que a Coordenadoria de Combate às Discriminações do Ministério Público do Trabalho, dizendo que também não havia, não havia compatibilidade do contrato intermitente com a inclusão de pessoas com deficiência. Por quê? Aí vocês vão dizer, mas isso aconteceu? Aconteceu a gente acabou recebendo, as empresas disseram, ah, não, olha aqui, eu tenho, minha cota está toda cumprida, porque eu contratei trabalhadores intermitentes, e eles todos são pessoas com deficiência, né? Então, a gente também entende que isso é uma forma de burlar a legislação, e estimula, não estimula a, a inserção, né, desse grupo considerado vulnerável. É, em relação ao negociado, e ao legislado, né, aí é um grande problema que surgiu, que vem surgindo, principalmente nas nossas ações civis públicas, quantas vezes a gente vem ajuizando a ação civil pública pedindo incidentalmente a declaração da inconstitucionalidade de, de algum dos dispositivos do artigo 611-A da CLT. Né, principalmente relacionada a essas questões que envolvem jornada de trabalho enquadramento do grau de insalubridade né é prorrogação da jornada em ambientes insalubres é porque observamos obviamente que é, é, é, essa norma, ela vem muitas vezes para prejudicar o trabalhador, principalmente se a gente pensa no, no, na proibição do retrocesso social, que as normas de direitos sociais, elas têm esse caráter progressivo, né, de ampliar direitos, a gente observa é, que muitas dessas normas são incondicionais, veio exatamente, vieram exatamente para retirar direitos, né, é, e, e mais, né, os parágrafos também são terríveis. Por quê? Porque ele diz que no exame da convenção do acordo coletivo, a Justiça do Trabalho observará né, é, o, o artigo 8º da CLT, que é aquela, aquele princípio da intervenção mínima estatal na vontade coletiva, e a inexistência expressa de indicação de contrapartidas recíprocas. Isso era algo que a gente sempre negociava nos acordos, sempre olhava e observava nas convenções coletivas para observar se havia alguma nulidade ou não, ou seja, há uma contrapartida em relação a essa diminuição de direito, por exemplo, foi diminuído um percentual X, mas se ganhou na convenção e no, e no acordo coletivo outros direitos que compensaram, né? E, e, e o legislador nesse ponto foi tão esperto que ele expressamente disse que não há necessidade, não vai gerar nulidade, né, se não tiver indicação de contrapartidas. Então, o único propósito em relação a essa legislação é permitir a exclusão de direitos trabalhistas pela via negocial, não se exige a pactuação de ganhos compensatórios, né, como foi dito, o ideal, quando a gente pensa no patamar mínimo civilizatório, na vedação ao retrocesso social, é, é, houve um completo desequilíbrio concorrencial para é, é, a disposição e a negociação desses direitos. Então, quando, quando a gente pensa né, em todo esse processo de desestruturação dos direitos dos trabalhadores, a gente pensa que o, o que eles querem é propiciar ganhos financeiros substanciais às empresas sob a forma de redução de custos, aniquilando os direitos trabalhistas. Né? Então, você acaba, de certa forma, impedindo uma discussão até material das cláusulas pactuadas. Né? É uma blindagem que, que a própria legislação fez para impedir a atuação. Mas a gente sabe que, mesmo assim, é, estamos ajuizando ação, ações anulatórias, estamos ajuizando ações civis públicas com pedidos incidentais de declaração de inconstitucionalidade. No STF tramita né agora aí a gente vai para o STF porque é, há uma outra uma, uma uma outra disposição a gente pensa no Ministério do Trabalho que pensa né alguns juízes pensam de uma forma mas é, é todas esses pontos estão chegando no STF né então ele discute a flexibilização de direitos trabalhistas por meio de acordo e convenções coletivas o plenário do STF julgará o tema 1046 do catálogo de repercussão geral, qual seja, ele ainda vai julgar né, expressamente se a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Né? É, então, isso ainda está em deliberação, mas né, a gente já tem algumas decisões é um pouco complicadas eu diria para em relação ao negociado e legislado o ministro Gilmar Mendes por exemplo já depositou seu voto é, concluindo pela prevalência do negociado sobre o legislado diz, resguardando os direitos de, é, na decisão absolutamente indisponíveis e constitucionalmente assegurados o problema que eu observo, principalmente negociado e legislado, é essa nossa fiscalização que acabou sendo mais intensa em relação aos acordos e convenções coletivas, principalmente daqueles sindicatos não fortalecidos e que a gente chama aí, popularmente, de pelegos, né? É, com, com, com regras absurdas de diminuição de direitos e que muitas vezes, né, quando chega a denúncia ao próprio Ministério Público do Trabalho, para que possamos atuar até no próprio Judiciário, pedindo anulidade, né, é tudo bem, a gente ainda consegue reverter algo, mas é, essa fiscalização ela acaba sendo muito mais complexa, porque ela precisa de uma denúncia, e muitas vezes a gente sabe que na nossa situação do sindicalismo atual, infelizmente, houve também com a reforma uma uma desestruturação, né, eu entendo que a, a contribuição sindical compulsória, que foi excluída, né, ela vem também com uma forma bem, é, para contrapor e para dizer o seguinte, né, é, é, nós realmente, efetivamente, não queremos uma negociação coletiva é, é, qualificada, porque ao mesmo tempo que, o, que eu, a norma, né, o conjunto da norma diz que a, a, a negociação deve ser privilegiada em relação ao legislado, a norma em nenhum momento beneficia ou fortalece né, o próprio sindicalismo. Muito pelo contrário, né, desestrutura o sindicalismo e a sua fonte de financiamento. Então, você vê essas contradições o tempo todo no, no texto é, da CLT. Em relação a isso, né, as orientações do MPT. O colega Paulo falou da aprendizagem como uma norma congente né, e, e, que vem observando no seu dia a dia de atuação como auditor. E nós, procuradores, isso é o tempo inteiro. Normas coletivas, convenções coletivas e acordos coletivos diminuindo a cota de aprendizagem ou excluindo da base de cálculo algumas funções não só em relação à aprendizagem, mas também a cota de pessoa com deficiência. Eu mesma fiz diversas ações com sindicatos para perguntar qual era o intuito de fazer uma, uma norma coletiva para prejudicar as pessoas com deficiência, para prejudicar a formação de aprendizes. Né? É, então, e, e aí eu consegui algum, por meio de termos de ajuste de conduta, alterar essas normas coletivas, mas quem... É, não quis, obviamente, a gente acabou ou pedindo para um procurador regional do trabalho é, ajuizar uma ação anulatória perante o tribunal, ou, que foi o meu caso, ajuizei ação civil pública com pedido incidental de declaração de nulidade, inclusive pedindo dano moral coletivo ao sindicato e à empresa, ou o sindicato patronal e o sindicato, né, é, é, é, obreiro ou quando era um acordo coletivo a empresa e o sindicato que firmaram o acordo coletivo é, para que não só se abstivesse de colocar no, normas nesse sentido mas também para pagar um dano moral coletivo porque para mim era um, um absurdo ter sindicatos né, realizando normas para retirar direitos de trabalhadores e aqui tem um caso específico né, de uma ação, mas foram inúmeras que concedeu eliminar, numa ação anulatória, para suspender cláusulas de convenção coletiva firmada entre sindicato de empresas e de empregados que tratavam da base de cálculo de cotas mínimas para a contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência. Essa desembargadora entendeu que a aprendizagem e a cota de PCDs constituem instrumento de inclusão, né? e não sendo possível a adoção de negociação coletiva para mitigar. Então, a gente também tem algumas decisões positivas. E aí, vamos ter várias outras é, orientações do Ministério Público em relação ao legislado e negociado, que é a impossibilidade de prorrogação da jornada em ambiente insalubre sem a realização de estudo técnico. Né? A gente entende, então, que, que essa norma ela ofende é, as regras básicas de saúde e segurança. A impossibilidade de redução do, enquadra do enquadramento do grau de insalubridade também por negociação coletiva. É... As questões que envolvem a NR31, de segurança e saúde, na área do trabalho, e aí envolvendo o trabalho escravo, também a gente entende que não, é, não pode ser objeto de negociação, por, ser, por se tratar de requisitos técnicos mínimos, à garantia da saúde do trabalhador. A, a inconstitucionalidade de regras, em relação à duração do trabalho e intervalos, né? Por quê? Porque a gente entende, obviamente, como foi dito também pelo Paulo, que essas são regras, obviamente, de saúde, higiene e segurança do trabalho. É uma das, das ações que a gente mais ajuiza que tem a ver com jornada de trabalho, pela quantidade e excesso de jornada que a gente verifica no dia a dia, muitas vezes, por meio da atuação dos auditores fiscais de trabalho, que nos encaminham é, é, relatórios de inspeção com reinterações de conduta. Então, a gente entende, óbvio, que há uma inconstitucionalidade do 611B em relação a esse ponto. Sobre a terceirização, eu vou só minimizar aqui para eu ver o horário aqui. Sobre a terceirização restrita, é, estamos dizendo que são 10 minutos, então ainda dá para falar sobre a terceirização. A terceirização irrestrita, é, em sentido. A gente. O, o, até o colega Paulo falou um pouco sobre a terceirização, né? A terceirização, talvez hoje em dia, é, dentro da atuação do Ministério Público, foi algo que, que mudou muito. Né? A gente tem uma coordenadoria específica de combate às fraudes nas relações de trabalho. E a terceirização sempre foi uma atuação muito forte, né? não só dos autores fiscais de trabalho, mas também do Ministério Público do Trabalho, é, nos seus mais diversos setores. Né? É, por exemplo, até hoje a gente tem hospitais que não tem um funcionário registrado ou é por meio de cooperativa fraudulenta, ou é por meio de terceirização ilegal, né, ou por meio de pejotização, agora tem a figura do trabalhador autônomo exclusivamente, e mesmo, mesmo com atuação exclusiva, e a gente teve que se reinventar na temática da terceirização, né, Inicialmente entendo que a terceirização, principalmente na atividade fim, é mera intermediação de mão de obra, é um desvirtuamento, não há, não há uma vantagem nesse contexto de sonegação de direitos, a gente observa principalmente no contexto fático que há um calote enorme dos trabalhadores porque são empresas que não têm bens são empresas que são abertas e fechadas de uma forma muito fácil e rotineira são empresas que dão portanto um calote enorme aos funcionários e aos cofres públicos inclusive principalmente quando estão associadas à administração pública né a gente tem pesquisas que alertam que 80% dos acidentes de trabalho fatais acontecem com trabalhadores terceirizados tem as piores condições de saúde e segurança, realizam atividades de baixa qualificação, recebem salários menores, têm uma maior rotatividade, têm menores benefícios, como plano de saúde, auxílio alimentação, sofrem fragmentação sindical, né? Tem redução da possibilidade de gozo de férias, é o que acontece muito na administração pública, porque muda a empresa, mas você continua com os funcionários mas como mudou o, o contrato de trabalho, a pessoa fica sem férias, né? Então, e a gente entende que a terceirização, ela não gera empregos, né? Que é sempre uma, essa discussão, não, a terceirização vai gerar mais empregos. Não, na verdade, ela é uma força de trabalho necessária para determinada produção, né? E, e isso não permite que se gere empregos, ela, na verdade, diminui um, um trabalho que muitas vezes tem uma garantia muito mais acentuada. Mas em relação à terceirização no STF, a gente também tem péssimas notícias. né? Em agosto de 2018, a gente já teve uma, no tema do 725 de repercussão geral, dizendo que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, a gente tem algumas decisões né, no próprio STF, que julgou constitucional a lei de terceirização é, e que permitiu a terceirização em atividades fins nas empresas urbanas. Né, é, foram julgadas, portanto, em procedentes, cinco ações diretas de constitucionalidade que questionavam as mudanças nas regras de terceirização do trabalho temporário introduzidas pela lei. É, e, a, e, e a gente tem também, em abril agora de 2021, né, foi firmada uma tese de repercussão geral, que é a equiparação da remuneração entre empregados de empresa tomadora de serviço e empregados de empresa contratada, terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa. Né? Você vê como é o teor do STF. Ele bota em, em, em, em, em relevância, nesse conflito de princípios, a livre iniciativa. Para eles, portanto, é normal e pode ter remunerações distintas entre empresas terceirizadas e tomadoras de serviço, a mesma pessoa fazendo a mesma atividade no mesmo ambiente de trabalho. Né? Então, dando a livre iniciativa algo muito com a maior importância do que os direitos é, sociais desses trabalhadores. E, e o que, é que o MPT faz? Né? Então, nesse, dentro desse contexto... De, de legalização, eu diria, da terceirização na atividade FIM, é, tivemos que criar uma outra estratégia, né? Porque o artigo que fala expressamente, né, o artigo 9 e o próprio artigo da CLT, que traz os requisitos da relação de emprego, não foram revogados e não tiveram essa alteração. Então, por exemplo, uma, uma das nossas estratégias quando a gente avalia um processo de terceirização, é se há subordinação. Né? então a nossa prova é muito mais complicada porque antigamente a gente via, observava se, aquilo, se aquela empresa estava numa atividade fim né? por exemplo, o hospital a gente ajuizava ação porque você tinha né, todos os médicos ou todos as, os enfermeiros é, terceirizados então a gente ajuizava e só bastava comprovar que isso era atividade fim e um hospital obviamente precisa daquela atividade hoje a gente precisa comprovar outros requisitos, né, que é o que a gente trabalha. É a validade dessa prestação de serviço, da terceira. E que é a efetiva transferência da execução da atividade a uma empresa prestadora como objeto contratual, para isso ser válido. A execução autônoma da atividade pela empresa prestadora nos limites do contrato da prestação de serviço. A capacidade econômica da empresa prestadora compatível com a execução do contrato. E ausentes, então, quaisquer desses requisitos, desvirtuaria se portanto, a prestação de serviço, e aí a gente configura, configuraria como uma intermediação ilícita de mão de obra, com base no artigo 9º da CLT, com consequente reconhecimento do vínculo entre os trabalhadores intermediados e a empresa contratante de serviço. Então, principalmente em relação a essa autonomia da execução, o Ministério Público do Trabalho é, refinou mais esse conceito de subordinação né, pessoal estrutural de trabalhador. Havendo essa prova, a gente desconstitui e diz que há mera intermediação de mão de obra e aí sim há uma, uma terceirização ilícita. Porque é importante que a gente entenda que, embora a terceirização na atividade fim né, ela tenha sido e está se consolidando nos tribunais já se consolidou como é, possível, até pela, pela questão legislativa, não, mas não é qualquer tipo de prestação, né? Essa, esses requisitos de validade devem existir e principalmente tem que ser averiguado se não há uma fraude na própria relação de emprego. Então, como foi dito, a gente hoje em dia faz, por exemplo, nas nossas audiências do Ministério Público do Trabalho, é, oitivas dos trabalhadores para saber como é a forma de prestação de serviço, quem é que dá as ordens, se é o tomador, se é o prestador, se há regras específicas é, comandadas pelo tomador de serviço. Né? Tudo isso com o objetivo de, de, de desconstituir essa relação. É, mas é óbvio. É, eu concordo um pouco com o Paulo quando ele diz assim, a terceirização não é a pior coisa, e, e não seria a pior coisa se, na prática, todos os direitos fossem garantidos. O que a gente observa, como eu disse aqui, é um grande calote nos trabalhadores. A, a nossa briga é, como procurador e procurador, e vocês que são oficiais de justiça sabem muito bem disso, é a parte da execução. E quando a gente pega empresas terceirizadas, isso é um caos é buscar, é muito mais complexo buscar a satisfação desse crédito, né, porque, além de tudo, a terceirização no Brasil, infelizmente, existem estudos sobre isso, existe uma coordenadoria específica no Ministério Público do Trabalho sobre isso, gera uma enorme corrupção, né, principalmente associada, obviamente, à administração pública e aos contratos. Então, é, é, é muito complicado essa, essa forma e essa validação irrestrita, né? É um combate que a gente faz diariamente. E aí, só para finalizar, que aí agora sim tem que deixar um momento para as perguntas, e aí eu posso trabalhar com outras temáticas. É, como eu disse para vocês, a reforma trabalhista no, nos trouxe tanto problema né? e, e, e tantos debates jurídicos, mas é a questão do autônomo com exclusividade e a própria pejotização que está dentro desse contexto de fraudes nas relações de trabalho. Né? É, é, é uma, um, uma falta de técnica tão grande na própria CLT, que você manteve as, os requisitos da relação de emprego, mas, ao mesmo tempo, você criou a figura da contratação do autônomo, né? Com exclusividade, de forma contínua, inclusive. Então, a gente entende que isso é a institucionalização da fraude, né? É a exclusão do trabalhador do, do sistema de proteção, né? Quantas vezes eu fiz... É, audiência com empregado e para desconstituir pejotização, ou seja, as empresas que são pessoas jurídicas, que hoje em dia você tem até do, do, do salão parceiro, né, você tem a, a pessoa, o MEI, né, e... e e, e várias é, é, anúncios de emprego que contrato mês né contrato PJ contrato isso então a gente atua muito também nessa parte já prévia da do início da contratação desconstituindo até é, já pegando as empresas ali ó você não vai contratar como é que vai ser a relação não você vai contratar diretamente se você contrata um PJ e vai e ele vai ter então autonomia não Aí eles falam, não, ele vai ter jornada, ele vai ter o horário, tem que vir ele aqui, ele vai ter regras. Não, então não é um PJ. Um PJ é uma pessoa que vai ter autonomia, não vai ser subordinado, ele que vai criar a, a, o próprio horário dele. né? Então, o, o sistema ele criou, o própria CLT ela virou um completo conjunto de normas incoerentes que não se comunicam. Né? e a gente acaba interpretando elas utilizando a hermenêutica constitucional, as convenções internacionais, a própria Constituição, para minimizar esse prejuízo dessa, desse afronte, né? dessa violação, dessa destruição dos direitos sociais. Então, eu acho que agora sim, eu extrapolei todos os meus limites, aqui que já me avisaram de, de, de jornada, de, de horário, né? de jornada foi ótimo. É, mas eu fico à disposição para a gente discutir, porque, enfim, meus slides eram 41 e eu cheguei no 21, então tem muita coisa que o Ministério Público do Trabalho também vem enfrentando na reforma trabalhista, mas o meu recado é na mesma linha do meu colega Paulo, né, de que isso foi uma desestruturação. Hoje em dia, nós procuradores do trabalho em é, meio à pandemia, então, com as, com as Covid-19, com, com tantas medidas provisórias, é, tivemos que nos reinventar, tivemos que buscar alterar é, a nossa forma de atuação é, para também resgatar o é, um mínimo possível de convivência, né, de direitos básicos para os trabalhadores, uma possibilidade da nossa atuação é, eficaz em meio a tanta desinformação, a tanta irresponsabilidade, né, a tanta destruição, né? é, quando a gente fala de uma de uma política, né, voltada à própria destruição, a, a dos, dos próprios direitos de trabalho, do, do do direito de trabalho, isso se tornou escancarada na pandemia, né, quando o o trabalhador não só foi objetivado, né, foi colocado numa situação de objeto, mas também de, de, de, de perigo e de risco para a sua saúde, porque a quantidade de atuações que a gente precisou fazer para impedir contaminações e violações, e respaldado muitas vezes por decretos, autorizando liberações de atividades, autorizando funcionamento né, e contato de trabalhadores, não liberando esses trabalhadores foi de, uma, de, uma, de um desgaste é, que não só foi emocional, infelizmente, né foi com consequências gravíssimas e sérias para milhares de trabalhadores, infelizmente, no Brasil. É, então, eu fico à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre a reforma trabalhista e as consequências na nossa atuação no Ministério Público do Trabalho. Agradeço novamente a atenção... É, e me coloco à disposição sempre do, do, do, do, do, da, dos oficiais né, do SIND 15 para conversar e, e, e debater e discutir temas tão relevantes para a nossa atuação no dia a dia. Muito obrigada, doutora Sofia parabéns, doutora Sofia e doutor Paulo, é, excelente as palestras, as duas. É, a doutora Sofia falou agora há pouco da dificuldade de execução, e eu gostaria de lembrar que esse é o tema da próxima aula de terça-feira, então estejam todos lá. É, Dá uma saudação aqui para as pessoas que estão prestigiando o nosso evento, o Anderson Correia, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Salto do Pirapora, Juscileide da Cisejuf, Jusileide Rondon, doutor Maurício de Almeida, magistrado aqui da nossa 15ª região, Anne Figueiredo do Cisejuf, obrigada, gente, por, por prestigiar nosso evento. Lembrar que nós aqui do Sindic 15 temos duas assembleias marcadas, é, uma no dia 24, de prestação de contas, e uma no dia 26, de eleição de delegados para o fórum de carreira. É, vou aproveitar também que a audiência para contar para vocês que o Sindicato 15 e a Ojustra também tem, estão mantendo, nesse período de pandemia, um período de extrema dificuldade, essas duas entidades estão mantendo ações de solidariedade a Carol, que está administrando aqui a nossa live, vai colocar os links. O CIND15, pelo seu núcleo de solidariedade, está agora fazendo uma arrecadação para a cozinha solidária do Jardim São Marcos. É uma atuação muito boa, com várias entidades diferentes da cidade de Campinas, e que está simplesmente alimentando as pessoas, atuando onde o Estado deveria estar, tá, mas é necessário, a gente não pode deixar de fazer isso. E a Ajustra também tem uma iniciativa semelhante, que é em São Paulo, que chama Aurora Solidária. A gente vai colocar os links para quem quiser contribuir. Eu gostaria também de agradecer a intervenção de todas as pessoas que estão participando no chat desde o começo do curso. Os chats têm sendo do, do YouTube estão sendo bastante ativos, as pessoas debatem, é, é muito legal dar mais vida para as nossas aulas. E desse chat que a gente vai trazer agora, as perguntas. A gente vai começar com o doutor Bruno e depois a doutora Sofia, é, de cinco a sete minutos ao todo para respo a resposta. Eu vou fazer algumas perguntas e depois o Bruno vai fazer mais algumas no segundo bloco. É, o Laura de Campos, que é uma pessoa que eu não conheço, mas está participando desde o primeiro, participando bastante na live, fez duas perguntas interessantes. É, professor Paulo, como analisa a restauração do, restauração do Ministério do Trabalho pelo atual governo federal? Seria um reconhecimento crasso do crasso erro distingui-lo? Ver reflexos na fiscalização? Como? Ele pergunta também: e a OIT apregoar pelas suas convenções que o país não as cumpre, mesmo as assinou? O que fazer? Só chorar com as convenções da, IT, da OIT? que a gente assinou e continua não cumprindo como se elas não existissem. E eu faço uma pergunta é, específica para a doutora Sofia, é, mas que, obviamente, se destina aos dois. É, qual é o efeito da reforma sobre o aspecto dos direitos humanos? São essas três perguntas, começando pelo doutor Bruno. Com a palavra, obrigado. De cinco a sete minutos. Bem, vamos lá. Doutor Bruno, mas para nós íntimos, pode chamar de Paulo mesmo, tá? <risos> é, primeiramente, deixa eu só falar uma, uma coisa em relação à terceirização, que talvez tenha ficado mal entendido na, na minha explanação. É, a terceirização que eu, que eu considero válida, né, é a terceirização da Suíça, né, não é do Brasil. É, no Brasil, realmente, a, a doutora Sofia tem toda a razão, né, é, não é aceitável que as pessoas sejam é, cedidas como coisas isso, a, a coisificação do trabalho é uma coisa terrível então de maneira geral, como ela, por exemplo, ficou de hospital sem funcionários, eu já foi em algumas empresas assim também laboratórios, não tem funcionário é, até o porteiro era MEI né? então isso realmente não é aceitável, mas seria uma forma de resolver a questão, né Bastaria que a legislação previsse que a, a subordinação do empregado à categoria profissional se daria pelo ambiente de trabalho e não pelo, pelo empregador. Então, se o, por exemplo, o terceirizado trabalhasse no, no hospital como enfermeiro, ele é um enfermeiro, ele recebe o valor do, do piso normativo do enfermeiro, ele tem a... a as cláusulas protetivas em convenção coletiva do sindicato dos enfermeiros. Seria muito simples, não precisa fazer mais nada. Mas, né, infelizmente, não é isso que acontece. Né? Criam-se verdadeiros sindicatos de fachada, uh, com, com, com, com convenções deploráveis, na, maior, da, da, das, na mais às vezes é, com forte influência dos empregadores, e esses sindicatos se arvoram em defensores, supostos defensores, dos direitos dos terceirizados. E todo mundo sabe quais são os sindicatos. Né? Então, é isso realmente que não é aceitável. Uh, então, se, se houvesse essa, essa preocupação, se, se, seguramente estariam aquelas vantagens da terceirização que eu declinei. Né? O, o foco no negócio, a especi especialização a transformação dos custos fixos em variáveis, porque o, a, a mão de obra seria utilizada na, quando fosse estritamente necessária, o ganho de escala, porque a, a empresa terceirizadora consegue usar a mão de obra uma hora aqui, uma hora na outra empresa, enfim. Então, te, existem algumas vantagens do ponto de vista de administração que, infelizmente, não são observadas do ponto de vista do direito no Brasil. Tá? Então, eu sou um dos que um dos auditores que mais é, estabelece vínculo direto com o tomador, que desconsidera a pejotização. Todos os meses eu lavo alto de falta de registro por conta da, da, dessa situação de, de, de fraude ao vínculo. né? Eu trabalhei bastante tempo com fraude, e em São Paulo e em Itapeva também, de onde eu provim. Então, a, essa é a minha posição. Então, atividade fim, assim, deplorável, nem pensar. Mas vamos lá, vamos para as perguntas. Laura de Campos, é, como analisa a restauração do Ministério do Trabalho pelo atual, atual governo federal? Seria um reconhecimento do, do, crasso, do, do crasso erro em extingui-lo? É, Laura de Campos, o crasso erro, sim, eu concordo com você. Agora, o reconhecimento, nem pensar, nem pensar. É, uh, infelizmente, o, o governo, em relação às relações entre capital e trabalho, vem se omitindo... E quando ele interfere, interfere de maneira pró-empregadora. Né? Uh, infelizmente, não. O que, o, que tá, o que levou à criação do, do, do chamado Ministério do Emprego e da Previdência, até o nome é estranho, é o Ministério é para dar emprego para determinado ministro, é o que parece, foi uma questão política, pura e simples, né? que não nos diz respeito. Infelizmente, o governo precisava preservar o apoio do, do, do Centrão e teve que. E, o, tinha problemas de, no Senado com a, com a, com a votação das, das suas, da sua pauta e nomeou um senador do Centrão para poder assumir uma, o ministério mais importante da, da, do governo federal, né, que é o Ministério da Casa Civil. Como quem estava no Ministério da Casa Civil sobrou e é uma pessoa importante do ponto de vista de relacionamento direto com o presidente da República, ele foi criaram um ministério para ele, que é o Ministério do Trabalho e da Previdência. Assim, eu não vejo grandes, grandes perspectivas. O que me consola é que, de maneira geral, nós mantivemos nossa, nossa independência, mesmo dentro do Ministério da Economia. Então, a inspeção do trabalho é, é um organismo é, quase que imune né, às interferências governamentais, pelo menos assim tem se mantido. Não, a gente não pode falar muito alto, lembrai-vos do Ibama, né? Mas, basicamente, é isso. Então, em suma, né, não há um reconhecimento, a decisão foi política, por outras razões, e, mas, quem sabe, vamos ter esperança que, que alguma, coisa de, alguma coisa de, de bom remanesça da, da, da criação desse novo ministério. Quanto às convenções da, da OIT, né, é, mesmo as convenções que o Brasil subscreveu e, me fugiu o termo agora, e ratificou, é, não existe uma, uma, uma ingerência direta dos, dos organismos internacionais, OIT e outros organismos em que o Brasil tem firmado tratados, né, o que existe são eventuais, sanções, né, mas seriam votadas a partir da, da ONU, né, talvez a, a doutora Sofia possa falar mais do que eu de direito internacional, mas não há uma, uma, uma ação direta da OIT sobre o Brasil. Então, para, pelo jeito, é, a, a, a fora os, os protestos que eventualmente a OIT faça em âmbito internacional, a nós só resta chorar mesmo, tá ok? Agora, esse de direitos humanos, deixar para a doutora, que é a, a praia dela. Doutora Sofia, por gentileza. No chat, a gente tem uma possibilidade de vir aqui ao lado, então, vou tentar é, responder algumas perguntas. Em relação às convenções da OIT, é, sim, a gente pode fazer uma... O que a gente vem fazendo no MPT que foi fortalecido, principalmente após a reforma, é alegar não só a inconstitucionalidade, mas a inconvencionalidade. Né? Então, é algo que vem sendo feito de forma... Desde o primeiro grau, a gente, na verdade, discutiu muito essa estratégia de entrar com a ação direta de inconstitucionalidade diretamente no STF. Né? Sem passar pelo controle, ou seja, indo pelo controle concentrado, sem passar pelo controle difuso. Né? Porque muitas vezes a gente conseguindo jurisprudências no primeiro grau, e evoluindo, e enfim, é, é, é, buscando consolidar e fortalecer o pró as próprias decisões jurisprudenciais. Talvez tivéssemos resultados diferentes do que a gente está fazendo, ou seja, jogando tudo para o STF por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. E a gente sabe que nossa formação do STF é, nunca foi é, favorável, ou, ou mesmo não tem uma, uma, uma formação, no mínimo técnica, é, na área trabalhista. Né? Isso sem falar nas, na, nas concepções pessoais dos ministros que lá estão. Mas, com a exceção da Rosa Weber, nenhum outro teria uma formação em Direito do Trabalho. Mas a estratégia não foi essa, na minha perspectiva, de forma até um pouco errada, de partidos políticos, né, de centrais, é, de sindicatos, que foi entrar direto com as ações de, de inconstitucionalidade perante o STF, sem pensar estrategicamente que teria sido muito melhor e vencendo e a gente vem ganhando muito mais coisas na com, a, com as mudanças e as inconstitucionalidades e da da reforma trabalhista indo pelo caminho do da vara do Tribunal do TST né inclusive com algumas decisões de inconvencionalidade declaradas pelo próprio TST então as, no, as convenções do as convenções da OIT da Organização Internacional do Trabalho nessa nessa nessa articulação né internacional que a gente poderia ter serviria muito nas ações e é, é, esse pedido incidental é, e no âmbito dos órgãos internacionais você pode fazer reclamações relatórios informes né que dizem respeito ao o descumprimento dessas convenções no âmbito interno brasileiro, mas o âmbito do direito internacional, quem estuda direito internacional, quem já estudou direito internacional, é, principalmente voltado a direitos humanos, sabe que é, há uma soberania dos Estados e há formas, embora existam, por exemplo, medidas que podem ser aplicadas, para que os Estados né, respeitem como recomendações, é, como visitas ao próprio Estado, como reuniões de trabalho em relação ao Estado. Eu mesmo participo de algumas audiências até relacionadas ao Estado brasileiro, elas têm muito mais uma, uma função de constrangimento internacional é, em relação àquele país, ao segmento de algumas normas, do que necessariamente uma punição específica, a não ser, por exemplo, em casos específicos, como, por exemplo, a gente tem é, da, da fábrica de fogos, né, a, a questão do, do, da fazenda Brasil Verde, que teve a condenação do Brasil no âmbito internacional, mas aí não é das convenções da, inter, da, da OIT, mas, mas sim em relação ao sistema interamericano de direitos humanos, então a gente tem condenações mais específicas, pontuais, mas é, as convenções internacionais da OIT, elas servem muito e devem ser utilizadas nas próprias atuações em relação ao poder judiciário. Infelizmente, a gente vê muito pouco isso. A gente acaba citando muito constituição, é, normas infralegais, no máximo uma declaração universal de direitos humanos, né? uma convenção, mas a gente esquece de citar as convenções e pedir né, é, é, essa inconvencionalidade, ou seja, não, é não só o respeito à própria Constituição, mas às próprias convenções internacionais. E a gente tem alguns êxitos no Poder Judiciário em relação a esse pedido. Em relação à reforma e os direitos humanos, né, com, o que prejuízos a reforma trouxe aos direitos humanos, se a gente, é, é, e aí é, é óbvio, o direito do trabalho e está dentro do contexto de direitos humanos, de direitos sociais, é, a gente teve um retrocesso de anos, né, no Brasil. A gente trabalhava, eu lembro, assim, eu tenho nove anos mais ou menos de procuradora do trabalho. Quando eu entrei na carreira, a gente trabalhava muito com a questão é, é, de desenvolver, né, de, de, de pensar numa convenção coletiva, numa nova coletiva que ampliasse os direitos, que incluíssem mais é, obrigações e cláusulas sociais, não meramente econômicas, desenvolvendo mais projetos efetivos... E quando você vem com tanta mudança legislativa de retrocesso, você se vê né, como um acuado e, e, e tendo que se reinventar na, na própria noção e na própria teoria do direito do trabalho para poder não perder todo um histórico de conquista que vai desde o básico, como foi dito aqui, né? Desde o básico de jornada intrajornada, de, de limite da jornada de trabalho, de percentual de insalubridade, né? A cota, como foi dito aqui, de pessoa com deficiência e aprendiz, a, a acesso, né? A gente não chegou ainda, não chegou nessa temática, mas acesso ao, ao, ao, ao próprio Poder Judiciário por meio das reclamações trabalhistas. Um outro tema que eu não cheguei a comentar, mas eu gostaria de comentar, é a questão das demissões em massa que se fizeram tão evidente durante a pandemia, né? e com, com, com um artigo específico da, da, da, da CLT, retirando essa possibilidade que não haveria necessidade de negociação coletiva, que era algo tão pacífico na nossa atuação, né? Que a gente averiguava a necessidade a participação da negociação coletiva para a demissão, a, as dispensas em massa. Ainda bem que em relação a essa temática temos algumas decisões que seriam, na minha perspectiva, é, positivas, como por exemplo recentemente, né? O caso Ford, que o Ministério Público do Trabalho lá na Bahia é, é, ajuizou uma ação e conseguiu a princípio, né, abster é, é um, um, uma determinação para que a empresa Ford se abstivesse de realizar a dispensa em massa até o encerramento da negociação coletiva com o sindicato, ou seja, privilegiando a negociação coletiva com o sindicato, algo que mais uma vez, olha aí, a contradição do da própria CLT quando é favorável a negociação coletiva né, eles colocaram e escancararam não a negociação vai ser privilegiada em relação ao legislado mas em relação à demissão coletiva eles retiraram essa obrigação ou seja o, o 477 a da CLT diz que as dispensas imotivadas né, coletivas equiparam-se para todos os fins, ou seja, uma dispensa individual seria o mesmo que uma dispensa coletiva, não havendo a necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou mesmo celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, isso só demonstra o quanto... É contraditório o sistema, né? O quanto ele, ele, ele, ele, ele nem disfarçou <risos> o, o, o legislador, né? Quando beneficiou o sistema e quando beneficiou, não, agora vamos negociar. Quando não, não, isso aí não se negocia, ou seja, dispensa, dispensa em, em massa. A gente, já não, a gente já tem um sistema muito diferente de outros países, porque aí no Brasil você pode demitir né, sem justa causa e sem qualquer consequência, sem qualquer justificativa, algo que em diversos outros países é o principal motivo de ajuizamento de ação, né? é, é para reverter a demissão, a, a demissão e a justa causa específica. No Brasil, não. Você pode demitir sem justa causa, né? Até porque existe uma discussão em relação à Convenção da OIT, em relação a essa temática. Mas, para piorar a situação, se, se, se incluiu uma norma na reforma trabalhista, que você, inclusive, pode demitir a quantidade que você quiser, sem qualquer justificativa, sem necessidade de negociação. É, a gente também tem o caso da Embraer, que aí, nesse ponto, também, o judiciário deu tem de uma jurisprudência positiva para ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, mas para vocês observarem que é uma luta, é um desgaste, né? É um desgaste de algo que já estava sendo consolidado, que a gente estava buscando evoluir, progredir, né? Não retroceder. E aí os reflexos de uma reforma, é, você, você associar né? toda essa retirada de direito, essa, essa diminuição, inclusive, de acesso à justiça, né? e também com crescimento de pobreza, com crescimento a gente viu recentemente, né, tem a ver também com o contexto da pandemia, da crise econômica, enfim, mas também tem a ver com uma política específica para diminuição e, e ampliação da desigualdade no país, porque alguém que fica numa fila para receber restos de ossos, né, é a gente está numa situação de calamidade extrema pública e de ausência de emprego, né, e Infelizmente, a nossa perspectiva aqui, né, se não houver uma grande mobilização do Congresso, da sociedade, para a reversão das, dessas formas né, de, de, de, de, de, de retirada de direito, a nossa perspectiva é que venham coisas piores pela frente, né? é, porque projeto de lei para retirar Direito dos trabalhadores, eles têm aos montes no Congresso. Eu digo isso porque a gente tem dentro do Ministério Público do Trabalho um acompanhamento parlamentar e é quase todo dia uma bomba que vem para a gente poder fazer nota técnica, mobilizar a sociedade e no Congresso conversar com o parlamentar para explicar as consequências, até tentar falar com a linguagem empresarial, porque a linguagem empresarial é no sentido de que se você retira cada vez mais direitos desses consumidores, né, você sequer vai ganhar nesse processo. Você também está, de certa forma, se auto prejudicando e prejudicando a própria economia, né? É, enfim, falei um pouco sobre as convenções, né, eu vi uma pergunta, não sei se eu respondo agora é, no chat, sobre assédio moral e assédio sexual vocês querem que eu responda ou vocês querem fazer outras perguntas? É, é, agora que eu, eu vou perguntar, doutora, já vai para a segunda rodada de perguntas Parabéns para vocês, uma aula maravilhosa. Eu, como oficial de justiça, doutora, eu já tive no Ministério Público de São Bernardo, eu atuo lá, e aí eu fui lá, um, um juiz, não lembro qual, nem lembro se é de São Bernardo mesmo, ele fez um mandado, emitiu um mandado para a procuradoria. Aí eu fui lá, cumpri, e aí eu cheguei lá, um procurador falou assim, nossa, mas... Nunca recebi mandado, porque é por via sistema, né? Que vocês recebem. E aí acabou que eu acho que eu cumpri, eu não lembro. Ele falou que não recebeu, eu não lembro. Agradecer muito também, parabenizar o doutor Paulo. Só elogios para todos no chat. Muito obrigado. Eu preciso também lembrar para os oficiais de justiça que vai ter uma assembleia da justra dia 20 de agosto, às 14 horas. Isso é mais para os oficiais. Então, o pessoal que ainda não assinou a lista, é, para marcar presença e para garantir a participação no sorteio do livro, do Dr. Jorge, tem que, é, acho que está rolando aí no chat, é um negócio que tem uma coisinha amarela assim, ó. tem que ir lá e assinar. Tá? E doutor, eu acho que é exatamente o que a senhora disse, é, a gente pecariza o serviço, no discurso que vai aumentar o número de, de emprego, né, na falácia que vai aumentar, que, que, o, que o emprego é caro para o empregador. E, e, e a gente esquece que, ao mesmo tempo, esse empregador ele é um cliente da própria economia. Certo? Se a economia está tá mal, a empresa vai ficar mal. Sabe? É, é, é uma coisa muito louca. Está todo mundo dentro da, desse movimento da economia social do trabalho. né? Com quantas perguntas, vamos lá. As perguntas é para os dois, acho que tem, cada um tem de 5 a 7 minutos para responder. Vamos lá, então. Rogério Vanderlei Galhardi, ele comentou que ontem ele estava assistindo a uma série que mostrava que na altura da década de 60, a realidade laboral o fez rir. Parece que mostrava a realidade da telefonista. E, e hoje a gente sabe que em muitos empregos, né, é, a realidade é totalmente outra como no caso dos bancários, porque para burlar, hoje a gente entra num banco, para burlar o 224 da CLT, todo mundo é gerente, você tem um gerente da sua conta, o um gerente da, do seu extrato, gerente, todo mundo lá é gerente, só por, por conta de, de burlar a legislação. A pergunta, como vocês enxergam o futuro do trabalho nas instituições, tanto o Ministério Público quanto à atuação dos auditores fiscais do trabalho é, com relação a, a, ao futuro, né? a isso que a gente está tá vendo. Pode ir? É, bem, é, eu vejo com certo ceticismo as relações de trabalho nos próximos anos. Eu acho que a tendência é de des desregulamentação, né, uh, só espero que nesse processo, pelo menos a dignidade do trabalho e por extensão da pessoa humana sejam preservadas. Mas, por outro lado, eu vejo alguma evolução, alguns conceitos, como até a, a doutora Sofia... Uh, aventou no, no, uma, um questionamento que havia no, no, no chat de assédio moral e sexual, né, que são questões bastante relevantes no, no, no, no, na vida, né, não só no mundo do trabalho, e que estão sendo, uh, cujo tratamento vem sendo aprimorado uh, nas, nas nossas atuações, especialmente no Ministério Público do Trabalho. Outra questão que eu vejo também como relevante é do trabalho escravo, que vem sendo coibido de maneira adequada. Eu, eu acho que eu não comentei, mas eu, eu integro a divisão de erradicação de trabalho escravo, né? DETRAI, e a gente vem fazendo constantemente resgates ao longo desse ano. Então, e especialmente trabalho doméstico, né? que era uma coisa muito rara anteriormente. Então, as pessoas hoje estão reconhecendo como abusivo o trabalho doméstico daquela pessoa que você pegou para criar, né? daquela sobrinha do interior que veio estudar em São Paulo, né? daquela pessoa que foi criada junto com, com seus pais e acabou, é, por, por condições econômicas, vindo morar na sua casa e trabalha gratuitamente. Né? Então, algumas questões vêm sendo tratadas de maneira adequada. Agora, a questão do, do, da, do trabalho alternativo, é, especialmente a pejotização, e agora o fenômeno novo, que a doutora Sofia muito bem citou, que é do autônomo subordinado e que não é empregado, né? é o autônomo exclusivo, pode ser exclusivo, ele pode ser do trabalho com continuidade, mas ele é autônomo, não é empregado. Porque a a maravilhosa é, norma, a maravilhosa lei, fala isso, né, ele é autônomo por decreto, ele, é, ele não é empregado por decreto. Então, eu vejo, assim, com um bastante ceticismo, como será o, o direito de trabalho nos próximos anos, né, nas próximas décadas. A questão do desemprego crescente, né, mais e mais pessoas é, tendo que... que aceitar salários menores por conta da, da, do excesso de oferta de mão de obra e da redução de demanda, algumas, algumas profissões que vêm se, se vêm desaparecendo, como foi o exemplo da, da telefonista, né, mas há outras, ascensorista, o contínuo do banco, né, o, o cobrador de ônibus, né, várias outras é, hipóteses que vêm acontecendo e que vão levar a, se não ao aprimoramento mas pelo menos a modificação das relações entre capital e trabalho então isso é uma, é, uma, é uma questão que a gente tem que se debruçar de maneira técnica e não política nesse diapasão seria muito interessante né, que os nossos legisladores os nossos governantes né, ouvissem os técnicos para criar uma, uma legislação uhum. adequada ao, ao, no, ao novo status quo o status quo que virá né, com a evolução dessa, desses, desses trabalhos. Então, hoje, por exemplo, a gente depara com, com um setores de atividade em que praticamente os empregados apareceram, mas as relações, o, o vínculo empregatício está presente. Né? Estou falando de escritórios de advocacia, grandes, tem os famosos sócios poeira, né, que trabalham subordinados, são mandados embora, mas não são empregados das agências de publicidade, também tem muita gente, nesse né, os, os laboratórios que se, se, que se valem de, de pessoas jurídicas, é, o pessoal de informática, também não tem mais empregados, todo mundo é pessoa jurídica, de alguma maneira, isso tem várias consequências, não só para a pessoa em si, né, como também para o, para o Estado, porque existe uma evasão de, de renda, né, pessoa jurídica não paga, pelo menos por enquanto, né, não paga imposto sobre a distribuição de, de lucros e dividendos. Então, essa pessoa física, que ela é, de fato é uma pessoa física, deixa de pagar o imposto de renda retido na fonte que todo mundo paga, né, e não paga imposto de renda como pessoa jurídica, porque retira como lucros de dividendos, e, e lucros de dividendos são rendimentos não tributáveis. Como que vai, vai se resolver essa questão? Enfim, então eu acho que a, que a forma mais adequada é que, se, que, que, que os técnicos sejam ouvidos, de sorte que o, o mundo do trabalho possa se, se, se, se moldar, a legislação do trabalho possa se moldar ao novo mundo de maneira não política, mas exclusivamente técnica. Certo? Acabou que eu esqueci. Tudo bem, acabou que eu esqueci de, de fazer as duas perguntas, eu fiz uma só. Então, agora responde as duas, eu acho que a doutora, e depois volta para o doutor fazer a, a pergunta, se ele tiver alguma coisa para falar sobre isso. E talvez tenha. É, o Joseph Boca pergunta: onde encaminhar um trabalhador que queira, além daquela doutora? Porque é da primeira, tem essa. Não sei se a senhora quer que. Repita, vou repetir. Rogério Vanderlei Galhard comentou que ontem ele estava assistindo a uma série que mostrava que na altura da década de 60 é, a realidade laboral o fez rir. Parecia que mostrava a realidade do telefonista. Hoje a realidade é totalmente outra, como no caso dos bancários: para burlar o 224, a gente entra numa agência e todo mundo é gerente. Como que vocês enxergam o futuro do trabalho das instituições, tanto o Ministério Público quanto os auditores? E a segunda pergunta é do Joseph Boca. Onde encaminhar um trabalhador que queira denunciar uma empresa por assédio moral, assédio sexual, antes era encaminhado para o MPT? E hoje? Onde encaminha? E eu aproveito para, para complementar a pergunta. Qual a impressão de vocês que atuam mais na área fiscalizatória do trabalho né? do comportamento dos empregadores, Desde a reforma do, do Temer, da, da Lei 13467, mas sobretudo com esse, com esse governo que está que tá aí. Depois a, a Dani já vai entrar com o sorteio. Então, quem não assinou a lista, por favor, assine, pra, além de garantir a presença, vai garantir é, no sorteio, vai, vai garantir o nome no sorteio e a participação no sorteio. É isso, doutora. Se qualquer coisa quiser que repita, só falar então primeiro eu vou responder a mais simples que é sobre assédio moral assédio sexual é, foi dito que antes era no MPT ainda é também no MPT ainda se pode fazer denúncia inclusive é uma área prioritária Nossa é, é uma meta institucional do Ministério Público do Trabalho combater assédio moral e assédio sexual Lógico que também se pode fazer no próprio sindicato, pode fazer no Ministério, mas o, o MPT, quando recebe alguma denúncia, que pode ser anônima, sigilosa, pelo aplicativo Pardal, pelo próprio site, né? A gente sempre pede que denúncia de assédio moral, assédio sexual, seja um pouco mais delimitada, para que a gente não indefira, né? Porque quando chega uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, a gente averigua se ela tem... Um, mínimo de consistência, né, é, porque às vezes não adianta a gente frustrar também o um cidadão que quer fazer uma denúncia se não há um mínimo de informação, se a gente, por exemplo, a pessoa não coloca os seus, seus próprios dados, mesmo que de forma sigilosa, para a gente esclarecer um fato, para conseguir testemunha, né, porque a sede moral, a sede sexual não é o tipo de denúncia como meio ambiente, que diz, é, ah, uma máquina não está tá desprotegida, tudo bem você pode ser até anônima é tranquilo a gente vai lá né pode ir outro órgão também fiscalizar e averiguar mas no caso de assédio moral assédio sexual é importante que esteja muita limitação né para que a gente possa apurar e investigar e a gente atua muito nesse ponto é ajuiza muita ação em relação ao infelizmente a assédio sexual e assédio moral é uma atuação que a gente tem cartilha tem manual tem tudo porque é, é, é, até os nossos órgãos revisores são bem é, criteriosos para a nossa atuação, nesse ponto. É, em relação a, a, ao que a gente observa da atuação, do, a, da própria visão dos empregadores, em, em, em, no meio da reforma trabalhista, eu lembro que muitos, inclusive também ficaram indignados, né? principalmente os bons empregadores, ou seja, aqueles que estão acostumados a seguir as regras, né? ou mesmo a, a, a, a, a, a se ajustar rapidamente, quando há uma fiscalização do Ministério, os auditores, quando há nossa atuação, né? principalmente pela questão da concorrência desleal, né? e a incerteza também que foi gerada na época, né? e até hoje, porque, principalmente esses temas relacionados à fraude, terceirização, pejotização, né, muitos chegam lá, mas doutora, você está mandando fazer isso, mas a, meu vizinho, o meu concorrente, aí eu, tá bom, faz a denúncia, né, <risos> temos que atuar em relação a todos, mas não dá para não atuar em relação, né, então é óbvio que também para os empregadores, eu dizia, eu dizia isso muito, não é bom, porque gerou também uma concorrência de leal, tem gente que respeita as coisas todas certinhas contratos dos funcionários assim na carteira paga os direitos né e tem uma turma que não e que já não fazia e que agora tem criou, é, teve mais justificativas para não fazer em relação ao futuro do trabalho eu entendo que é, é, a gente pode ser um pouco negativo, a gente pode tentar né, é, é, é, resgatar aí um processo histórico, entender que isso faz parte, desses momentos de retrocesso sociais, isso faz parte historicamente de momentos políticos, né, momentos em que a sociedade, enfim, é, é, tem todo, não é só uma questão meramente técnica, né, é uma questão que, como foi dito, historicamente a gente tem momentos de ápices de evoluções e evoluções e melhorias das condições de trabalho, e eu entendo que a gente está passando num momento, né, eu diria, nessa curva histórica aqui, de um período, entre aspas, assim, mas tentando fazer uma, uma, um comparativo, um período das trevas, né? Então, é, mas a, não só em relação à redução dos direitos sociais, mas em relação às perspectivas, né, da, do crescimento da informalidade, da, da, da própria robotização, da questão técnica, do, disso que a gente estava falando, né, da, da no, das novas formas de relações de trabalho, né? da uberização, dos sistemas de flexibilização cada vez mais difundidos no mundo afora, né? é, é, da desestruturação da própria teoria da relação de emprego. Né? Então, tudo isso nos dá um certo receio do que vem para frente. E principalmente, né, quando foi dito assim, é, principalmente no nosso serviço público mesmo, com a ausência de concursos, com a, com a ausência de investimentos, de custos, com a batida sempre muito acirrada em relação à figura do próprio servidor público, o que, na verdade, muitos nós sabemos né, que é um servidor imparcial que garante né, ainda o funcionamento estatal e não governamental, e o funcionamento das instituições, e a preservação mínima dos direitos sociais básicos, né? então por isso que a gente briga tanto quando tem algumas reformas administrativas, da sociedade abarca muito esses, esses discursos, né, como se nós servidores fôssemos, um, um, um, é, popularmente chama manateta na teta, né, do, do, de, mas, na verdade, se a gente pensa estruturalmente em quem mantém a estrutura estatal e, o, e essa fiscalização mínima, desses direitos sociais, é quem passou de forma imparcial, é quem não deve a nenhum governo, é quem não se sujeita a nenhuma mudança estrutural política, mas sim a uma proposta de desenvolvimento dos direitos fundamentais numa esfera estatal, né? É a gente que, que como servidor, não deve, não deve a ninguém, a não ser ao desenvolvimento e à melhoria da própria sociedade. É, tem uma outra pergunta que eu já vou aproveitar e responder, do Paulo, por falo, sobre a reversão do desmonte dos direitos. Se há debate amplamente dentro das instituições que vocês pertencem? No, no caso do Ministério Público do Trabalho, tem, a gente tem uma associação também que briga muito, a gente tem grupos de trabalho específicos sobre essa, essas novas formas de trabalho, uberização, tem reuniões periódicas e eh, estratégias sendo montadas, existem notas técnicas sendo produzidas. Na época, por exemplo, agora Covid, que foi enfim, um, um inferno né, também para todo mundo que atua na área do trabalho, <risos> A gente também teve grupos de emergência, a gente faz grupos de força-tarefa e estratégicos para conversar e deliberar sobre temas. A gente produz muito material de livro, de artigo, em relação às temáticas, né? Então, sim, existem internamente uma, grandes discussões em relação a isso. Espero que... Eu fui um pouco mais rápida agora, mas espero ter respondido as perguntas. Muitíssimo obrigada, doutora e doutor Paulo, pelas respostas. É, agora eu vou fazer o sorteio do livro da Livraria Lassier, nosso parceiro, é, Direito do Trabalho Comparado em Perspectiva Histórica, de autoria do doutor Jorge Luiz Souto Maior, magistrado aqui da 15ª e foi nosso primeiro palestrante. É, vou chamar o doutor Paulo para me ajudar no sorteio. Carol, você coloca ele, por favor. Oi, doutor Paulo. É, ah, pode escolher, por favor, o um número entre 4 e 501? 4 e 501, 257. 257. Então, vou só esperar um minutinho enquanto os meus colegas dão uma olhada aqui na lista. É, vou aproveitar para fazer agradecimentos finais aqui para o Raul e para a Luana, que estão fazendo a, a participação da, da tradução em libras, muito obrigada pela participação, excelente, como sempre. Para a Carol, que está operando esse vídeo, e para o Léo, que ajudou, apoiando o, o curso todo, está aqui também na operação, e para o Rafael, muito obrigada, gente. Vamos lá, a pessoa que, que ganhou o livro chama Lucas Embirusso Oliveira. É isso, Lucas, é, a gente, o seu e-mail está cadastrado aqui com a gente, a gente vai mandar um e-mail para encaminhar o livro para você. É, agora vamos para uma breve encerramento dos dois palestrantes, é, começando pelo doutor Paulo, se quiser é, responder aquela, aquela pergunta que ficou faltando, se não, não, é, dois minutos para o doutor Paulo, depois dois minutos para a doutora Sofia, e daí encerramos. Obrigada, gente. Vou falar em 30 segundos as perguntas. primeira delas, denúncias trabalhistas. É, se, se colocar no Google, denúncias trabalhistas, vai aparecer um site do GovBR, vocês podem caminhar uh, diretamente para a inspeção do trabalho. Tá bom? Então fica fácil. Alternativa, pelo MPT, MPT que acaba desaguando no mesmo lugar. Porque a gente recebe uh, muitos ofícios do Ministério Público do Trabalho, e, infelizmente, muito bem instruídos, né, que nos auxiliam bastante nas fiscalizações. Questão da reação dos, dos, dos, dos empregadores após a reforma. Realmente, eles foram muito rápidos, né, eu, eu, eu fiscalizei uma concessionária de rodovias muito grande, que tem várias concessões no estado de São Paulo, Paraná, e a primeira coisa que eles fizeram com as horas de itiner foi reduzir em quase 20% o salário dos seus operadores, né, é isso que acontece, infelizmente quando foi facultado uh, uh, aos empregadores descons a desconsideração dos direitos adquiridos, foi isso que eles fizeram, então aproveitaram rapidamente, tá bom? Com uma coisa importante também é a reação, diante do, do governo atual, né, mais e mais nós temos casos de embaraços à fiscalização, resistência, agressão aos auditores fiscais, é, que também é uma, questão, uma, uma coisa muito delicada a ser tratada, mas é isso. Uh, tentando fechar meus dois minutos eu agradeço muitíssimo novamente o, o convite que me foi formulado, foi uma honra participar desse curso de formação com um público tão qualificado e na, e na, na companhia da, da, da querida doutora Sofia Villela né, que é uma pessoa cujo trabalho eu já acompanho há algum tempo, meio publicações e já sabia da, do, da importância da, da, da, dos conhecimentos que ela, que ela ostenta, né e, enfim, foi um grande prazer. Espero que a gente tenha a oportunidade de se, re, de se reencontrar em outras oportunidades. E, enfim, é isso aí. Vamos. vamos eu queria deixar uma mensagem de otimismo, né, um pouco diferente daquilo que eu falei em relação ao trabalho. E essa, essa noção de, de altos e baixos, né, de, de colinas e vales que a doutora Sofia colocou, é muito interessante. Então vamos. É melhor realmente que a gente pense assim: a gente está no mau momento. Né, e, mas as coisas vão mudar é isso aí, otimismo, bola para frente e vamos lá até mais pessoal, muito obrigado pela atenção é, eu também queria agradecer agradecer ao Paulo né, pela generosidade pelas palavras, pelo conhecimento a organização do evento né, ao Bruno que mediou a Carolina, a Daniela é, ao Tiago também, que me convidou para participar, é, parabenizar os organizadores do evento, porque eu, eu dei uma olhada na programação geral, me pareceu, assim, muito interessante, né, e eu, eu vi poucos eventos fazendo essa, essa trajetória da, da reforma trabalhista, tiveram muitos eventos logo nos primeiros dois anos, mas depois parou um pouco, né, e a gente precisa sempre reforçar, falar, né, e divulgar o que, que está errado né que a gente pelo menos considera errado né faz parte do debate democrático produtivo e saudável até mentalmente para a gente né que que tem uma perspectiva de mudança assim uma perspectiva de que é possível transformar é possível mudar é possível avançar né até, e é possível se organizar como sociedade como instituições em prol daquilo que a gente acredita que é o melhor né para a maioria das pessoas é, e não necessariamente uma classe específica de uma sociedade principalmente no âmbito governamental que vai passar né e que as mudanças estruturais do estado a gente espera que elas evoluam <risos> sempre para frente. Enquanto isso, a gente vai se segurando, que é isso que a gente faz como ser humano, como sociedade, aqueles que querem algo melhor. Também agradecer a, aos, aos intérpretes de Libra, parabenizar pelos sistemas de acessibilidade, né? acho que todos os eventos têm que cada vez mais se ampliar nessa área, o Ministério Público também vem incorporando os temas de acessibilidade, e obrigado também a todos que participaram Adorei as perguntas e fico à disposição para participar de outro momento. E uma, uma boa noite para todo mundo, quem ficou aqui até né, 9h15. É avançar. Muitíssimo obrigado. É, primeiro. Aos intérpretes de Libra, a Luana e o Raul, lembrar para assinar os canais, tanto da Aljuster quanto do SIND15, é, o curso para a gente ter, para vocês terem, para nós todos, né, ter o um certificado, tem que ser 75% de presença. Parabenizar o Lucas Embiriço Oliveira. Pelo, pelo sorteio. Parabéns, Lucas. E lembrar que a próxima, a próxima palestra, dia 27 do 7, é sobre execução trabalhista após a promulgação da Lei da, da Reforma 13.467, com o doutor Ulisses de Miranda Taveira, que é juiz no TRT 23, do Mato Grosso, e a doutora Sara Akin, advogada, secretária-geral e delegada sindical da Federação Nacional dos Advogados certo? É, muito obrigado por todos, para todos. Dani, é contigo. Bom, gente, encerro agradecendo mais uma vez os nossos excelentes, maravilhosos palestrantes, as pessoas que participaram que estão participando todos os dias, e hoje, de novo, quem está lá no, no chat, muito obrigada a todo mundo que assistiu, por favor, continuem assistindo, continuem prestigiando. A gente está muito feliz com a participação de todo mundo. E obrigada aos palestrantes, valeu, um grande abraço. Terça-feira estamos aí de novo. Ah, peraí, terça-feira vai ser na página do Cind 15, tá? Não vai ser aqui nesse YouTube, vai ser no YouTube do Cind 15. É, e é isso, um abraço.